Vão. botar o All clean né para ficar daquele jeito para melhorar um pouco a lata que é machucada taliba tá são tá ligado seguindo tá ligado. os protocolos padrão. padrão padrão padrão nada mudou ainda nada não. mudou ainda não é isso mesmo devagarzinho mas ainda não tô rapaziada tô brotando aqui para mais um podcast e dessa vez eu trouxe pra vocês um amigo aqui de longa data, que eu conheci numa área, descobri que ele trampa com outro, mas também <risos> ele é igual eu. Se der a gente Morre. camufla vamos, vamos e vir. vamos virando, a gente vai se adaptando. Virar. A gente tem que fazer os trampos, né, velho? Esse, eu, eu, não, eu não sei o seu nome todo, se não ia falar o seu nome todo, mas Pô, vai dar esse é o famoso PA. Eu Famos conheci PA. ele como PA. Esse dia eu fui, eu fui te procurar no... No Insta pode marcar o PA, PA, PA. Falei, PA, caralho, mano. mas PA é PA de quê? Pra Aí mano. eu tava lá no grupo, os caras falaram assim, ô Paulo. Eu falei, gente, é Paulo. <risos> é, é isso é, mesmo. Mano. Meu mano, Paulo. É Valeu. É. Valeu mesmo. Pô, pega na minha mão direita, negrão Que não, é isso? Porque eu tô treinando, entendeu? Aqui, ó. Ah, é. querendo mostrar o pega. mundo. Aí, ó. É aqui, ó. Essa daqui eu acho que tá pegando. Quase rasgando o The Rock de Volta Redonda. Tá chegando, tá chegando. Graças ao pessoal lá da... Em breve, personal, em breve, em breve. Em personal brabo, tá? Mano, se apresenta aí nessa câmera aqui. Galerinha, pra quem não me... Mentira. Uma olhada galera me conhece como PA Costa. Época de baile, danças, parada tudo. Mas a gente tem que mudar, a gente tem que crescer. Hoje é apenas, apenas Paulo Costa, cara. Paulo Costa. É Paulo Costa. Se, se, eu chegar, se, eu chegar, se eu chegar e falar Paulo Costa, ninguém vai falar, pô, mas quem que é Paulo Costa? Não. não, é PA, pô, não. Irmão, é o PA? Costa. É o PA? O, o, nível, o nível aumentou. Não sei o que eu fui falar, pô. O PA, o. Ah, oh, o da dança? É, exatamente. O da assim. dança. Era dança, era a dança. PA baile. da dança. Era doideira, né, mano? É isso, é. mano. Cara, pô, prazerzão te conhecer aqui. Vai, também vai ser uma satisfação conhecer um pouco aí da sua trajetória, que eu não conheço tudo. Eu é. conheço é. só da parte que a gente tra trampou junto, Puts, né, mano? É muita coisa. Mas. É muita coisa. Hoje, hoje em dia também você tá trabalhando com as paradas totalmente diferentes do que você fazia antes, né? É, mano, a, a, vamos botar assim, que a pandemia transformou muita coisa, né, cara? Foi antes pandemia, mas a pandemia foi, foi o principal que me fez ver vários outros mercados. Uhum. Onde realmente tá o dinheiro, onde realmente tá o progresso, onde a sua mente vai explodir de uma tal forma que você... Ninguém tem noção, ninguém tem noção. Mas você sempre foi assim, desse cara que... Tô procurando algo que esteja no foco pra eu tentar evoluir o máximo ali em cima daquilo. É, mano, a gente, eu sempre gostei do, do, do seguinte. É, você trabalha naquele jeitão. Cara, eu tenho que fazer dinheiro. Como uhum. que eu vou fazer dinheiro? Cara, tem uma paradinha aqui, gostei, vambora. Vambora. Pra um gato sem massagem, irmão. Pra um uhum. gato sem massagem. Esquece tudo. Vamos focar e correr atrás. Era na época da dança. Pô, vamos vamos Vambora. Era na época dos bailes. Pô, mano, vamos fazer. Vambora. Não tinha dessa, a gente virava, pô, era virão, a gente era virão, cara. Exato, era doideiro, exato. Cara. E agora que a parada tá mudando, pô, vamos ser virão agora profissional. Mas, mas antes de falar do, do, do, do, do profissional, antes da a gente chegar nesse, nesse ponto, aquela época, aquela época dos bailes, mano, Porra, era muito bom, né, mano? Mentira. Você, você cara, pegou, você, você trabalhou bem antes do, de, de, de, de trabalhar comigo com o um evento, ou você... Foi do nada, eu caí meio que de paraquedas, cara. Muitos Foi... anos antes? Foi na, na época, olha só, quase ninguém conhece. Muita gente não conhece, mas eu comecei com o Falando Mike. Fala Mike. Pessoal da Rádio VR Digital, mano. Pô, o, o Ender. Do iniciozão, mano. Quando começou esse negócio de web rádio. pessoal e... do Rádio Mandela, Grande Rio. De repente, a Rádio Vidal. Então você fez todas as. É. 12 chopadas você tava, a hum, maioria. E, pô, sexta, sábado, domingo, mano. Duas, três horas. iníciozinho de chopada. ter notebook tu emprestado. Tu era DJ, cara. Notebook emprestado. Tu era DJ, não é, era? Exatamente, eu era DJ de grupo de dança, mano. Caraca, cara. DJ mano. de grupo de dança. Pegar, conciliei o meu prazer pela dança. Uhum. Juntei ali, falei, cara, vou pegar uns grupos de dança aqui, outro ali. Hum, botei uns grupos de dança pra virar e virava, mano. Virou. virou virava. virava. Fala o nome de uns aí. Pô, as atrevidas. Ah. Caraca, os fascinantes. Uhum. Pô, os talentosos. Uhum. Tá ligado? E tinha mais outros dois grupos que eu dava uma moralzinha. Mas esses três, pô, mano. Depois o que você peguei... fez o Gigolé, o Gigolé, você tá chegou a ajudar o Gigolé também na dança, Leve, né? Levei esses meninos pra gravar na, no plug, velho. Caralho. A gente chegou a gravar no plug, mano. Gigolé, povo. povo Resente, forte abraço, Gigolé aí. De Gigolé quebrava tudo nos bailes, é, Gigolé? Tem um forte nisso, tem forte Ele, ele, nossa senhora, me... é brabo, cara. <risos> bravo, cara, com essa esses dias eu tava lembrando, eu tava até contando pra minha noiva, eu falei, cara, eu teve um, ó, eu acho, melhor pré-carnaval da minha vida. Eu fiquei muito chapado. Cheguei, eu indo pro, pro pré-carnaval, eu lembro até que o Bim falou assim: ó parada é o seguinte, eu tô com um latão azul aqui, Nossa. e quem quiser chegar junto chega com um fardim que eu tô enchendo de gelo. Mano, na hora que eu cheguei lá, o negócio já tava na tampa, assim, ó, de cerveja. Eu joguei um fardinho, eu bebi o dia inteiro. Aí na hora que eu te vi, cara, eu, eu já tava trilouco. Trilouco, eu te vi, sei lá, mexendo no som, eu falei, caralho, é o PA, vou lá falar no microfone. Meu <risos> chamadão, vou lá falar no microfone. Aí eu, Aí, na hora que eu cheguei, aquele monte de gente vestido de piranha, né? Putz. Todo mundo vestido de mulher, subindo no palco. Na hora que geral subiu no palco, você tava falando, falando, falando. Eu falei, mano, deixa eu passar uma informação. Você oh. soltou você, no ar, você soltou o microfone na minha mão, separou o som. Eu olhei assim pro lado. Tava vindo o fino. O fino, Caraca, sabe? Caraca, nossa senhora, tava vindo mano. O fino tava vindo Caraca. com um vestidinho vermelho, coladinho, Caraca, de, com uma lace. Você lembra disso, Com a né? lace. Eu na hora que eu olhei pra Beleza. ele, eu pensei assim. Aí eu comecei a cantar. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro Pô, Vale mano. só pra ver. Caraca. Aí na hora, que eu fa... na hora que eu ia cantar, você puxou o microfone, mano. Ô, oh, viaja, não. Aí todo mundo... Ela! Eu, eu ninguém entendeu eu nada, lá, eu tenho... Foi o nosso primeiro encontro de verdade. Caraca, que doidinho mano. Mano, aquele pré-carnaval. Foi brabo. Geral, era só o um bagulho doido naquela, Pô, naquela época. O cara era muito doido, mano. Nossa. Muito. Mano, muito e depois não rolou nenhum pré-carnaval lá de novo, né? Não. Lá na... Aquele pré-carnaval foi ali pra cima do Cana Café, como é que chama ali? Foi, mano. Foi na... Cara, eu nem lembro do que lugarzinho. Acho que... É daquela... Lá pra cima do Jardim Amália, pô. Lá cima Jardim é, foi Jardim na Amália. quadra do Jardim Amália. Foi, mano. Tanto que aquela foto, pô. Pô. A foto, cara, aquela tem foto... Uma, mano, tem umas cinco fotos, assim, que é histórica dali. Aquela foto daquele dia ali, acho que juntou... Daquela época, né, cara? Os mais conhecidos de Walter Redonda, mano. Uhum. Aquela galera que é, era conhecida. Mundo lá. Filho. Conhecido não, né? Naquela época a gente era chamado de... Lombrados. Lombrados, Lombrados Não tinha coisa Os Lombradinhos, né? Lombrados. Que até Pô, tinha um... Da São Geraldo. Acho que tinha até um Pô. Facebook que falava tinha, isso, né? Os Lombradinhos de VR. Tinha, mano. Você é louco, velho. Parecia é foto de todo mundo lá. Era, era, era uma loucura, mano. Nossa. Loucura. Nossa, nossa parada era ir curtir e beber. Uhum. Curtir e beber, curtir e beber. Aí depois a galera foi começando a pegar gosto. É. Pô, de... De, de O gosto foi o quê? Da, das paradas de rua. Uhum. Vamos fazer social? Vamos fazer social. O de... que, que é social? Mano, a gente nem sabia que era social, velho. Cara, eu, eu tenho pra <risos> mim que a galera começou a fazer as paradas muito no intuito de se divertir, né? Não, não tinha ainda a parada de, ideia, de quero dinheiro, ganhar dinheiro. Não, era, não, era zoeira, pô. Era zoeira. Cada um tinha pegava um kitinho ali, vamos depósito, vamos pegar. Ah, vamos pegar o quê? Vamos pegar um whisky. Vamos pegar o um whisky. Juntava e fazia. Era, fazer, era é, moda. Né? Pô, vamos pegar um Red Label. Caraca. Reis da festa. Reis é, eram os reis. Reis da festa, entendeu? Pode, é pode entrar, Ana, fala. Chegou? Uhum. É. Daí mesmo. Vai lá, pode, pode, pode passar. Então, mano, aí continuando, é... Cara, eu deixo rolando como se fosse ao vivo, tá não ligado? É isso, pô, então, tô rapaziada, pode... Tá, galera, quem passou ali agora foi minha esposa, tá? Vocês não viram <risos> não, mas foi minha esposa. Ah, ela, ela vai, é a dona do dinheiro. É, tá foi, foi lá pegar o patrocínio, ela que tá patrocinando tudo pô, hoje. hoje. Hoje, a parada vai ficar de verdade. Vou sair da dieta, tá? Meu, o <risos> meu, meu, meu, meu personal vai ver isso daí, o dono da academia também vai ver. Hoje, o meu dião. Minha nutricionista também. O Isão, tá? Culpa do não, não, não, não, não. Eu não tenho culpa, Aqui, ó, eu tô tá? aqui bebendo minha água, eu sacada, dei suco. Ó, tá. eu dei suco pro cara. É, tem suco aqui, Aí, mas, ó, pô, energéticozinho, hoje energéticozinho hoje pode. Ali, hoje pode. De leve. Valeu. É. Só pra dar aquela acelerada, né? Lembrar, né? Se ó, acelerar demais, dá ruim. Tem uma parada ali embaixo, dá ali. Ruim. Que eu duvido que você adivinha o que, é que tem ali embaixo, que a gente misturava muito com isso daí. Caracola, vodka, Caraca, eu era vodka ou a Olha lá, Caraca! Até Mano. o cheiro dela dá um... Nossa senhora! Você mistura os dois de cheiro, assim, ó. Fecha o olho. Você vai lá eu pra acho que 2017. Eu acho que todas as russas a gente bebeu. <risos> Tudo que era off, a gente oh. tomava. Foi tem embora, off, fio. pô, mano, mas não, mano. Tem, não tem... Pô, Smirnoff naquela época era de dinheiro, Smirnoff. Né? Pô, era caro hoje em dia, você compra muito barato. Eu acho que o, um dos piores porres que tinha naquela época era aquela da, do, da maçã, como é Big que era? Apple, Big pô Apple. tá maluco? <risos> <risos> Rapaziada de agora não sabe o que é tomar porre. De Big Apple. Toma Big Apple pra vocês aí. O que, que é porre, gente? No outro dia vocês não são. Não, não big e é big, é, é big Apple com. É Sprite ou Sprite. Sprite? É, ou é isso aí. Era, era, pô, mano. Caraca, agora você puxou. Acabou, velho. Isso é mano. época de escondidinho, mano. Pô, Combo de Big Apple. Jurupinga, mano. Olha o tamanho da criança que tá chegando aí, rapaziada. Eu tô uma. uma... Ixi, meu Deus. Ixi, Deus. Ixi, né? Esse daqui é o patrocínio. O Aí estão reclamando só porque eu trouxe o, o combo de suco. Eu Ninguém vou, viu vou, isso. Vou. Eu sou o único cara que, se você chamar para sair, tá? E Isso, meus amigos, podem comprovar. Pagou é. um pagode de sexta-feira de vez em quando. Eu sou o único que pega um, com, um balde... De suco ou de... Paratom. De... Pô! Mano, cara, eu paro o pagode. É dois. Eu sou o cara que paga... Você é doido. O cara Ninguém deve entende. olhar para ele e falar assim, você quer quanto? entende. Quer entende. Eu... Todo mundo olha para mim. Pô, cara vai pegar um copo de... Um de Heineken. Se quiser né? guardar isso aqui no, na, na geladeira, acho que pode... Alguém vai... Tô... Rapaziada, já voltando. Aí, rapaziada, voltando, ó. Patrocínio bom. Patrocínio, ó. Convidado bom é o convidado que faz isso aqui, ó. Pô, você quer vir no podcast? Pô, fala que você vai trazer a Mega. Te chamo na hora, cara. Você que tá cobrando de vir. Vocês estão perdendo tempo. Fica aqui do lado, tá? Eu não é vou fazer merchan porque não é patrocínio. Então, não dá. Não dá. Mas não dá. Você começar a patrocinar? Fizer. É isso. Olha só, tá vendo coisa boa aí? Deixa isso daqui. Deixa essa parte boa só pro final. Calma, tá calma, surpresa, calma. Uma surpresa, uma bomba. Uma bomba aí pra todo mundo aí. Isso aí. A gente vai deixar aí no finalzinho uma coisa muito boa pra vocês. Uma dica muito boa. Doideira. Assista esse podcast até o final que vai ter dicas de como ó, fazer din-din. Fala você. Ah. E eu acho, eu acho que se der mole, sabe o que eu vou fazer? Hum. Vou lançar até uns links aí promocional, hein? Link promocional? Será? Ué, vou deixar pro final. Boto lá na descrição lá. Vou O dia do lançamento a gente só combina e sai juntos. Ih. É. É. Ih. Vocês querem ganhar dinheiro? Bagulho fácil. No final a gente fala sobre isso. Vou voltar para aquela. Fácil não, tem que ter isso tudo também, mas. É. Mas a gente vai deixar tudo para vocês mais fácil, ó. Meu mano, eu acabou, acabou que eu perdi aqui. Onde, onde que a gente parou? A gente, oh. a gente deu uma perdida aqui por causa da, Aquela, da, da pizza. Oh, parou, Mas mano, é aí. Fala, me, me fala um pouco aí do, do, da, da, da sua trajetória até você chegar. Hoje, hoje você trabalha com o que, para galera entender um pouco? Cara, hoje, treino esportivo, gestão de, de grupos aí, entendeu? Porque a galera, hoje em dia, o que tá vi fazendo virar, que todo mundo quer, né, é vender as coisas pela internet, né, mano? Só que, não é só chegar, ah, vou trabalhar como afiliado. Mano, esquece, não é só isso não, tá? Tem muito trampo ali dentro, ali, que a galera não tem nem noção, entendeu? Não é só pegar, ah, pô, vou me afiliar, vai ah, tá lá, todo mundo gosta de ouvir. Hotmart, monetizze, essas paradas assim. Não é só isso não, gente. Esquece, tem muita, outra, tem muita parada por baixo, pô. Tem um cara do design, tem um programador, tem um lançador... Tem um gerenciador de projeto, tem muita coisa, entendeu? Muita coisa. Então, é, hoje, graças a Deus aí, Papai do Céu tá abençoando e também uns amigos aí que me colocaram nesse meio, hoje eu trabalho também com trade esportivo, que é o que tá crescendo no Brasil, cara. Tudo que teoricamente vem fácil, vai embora fácil. É, isso não só. No qualquer jogo mesmo, coisa, qualquer né? coisa, qualquer coisa na sua vida. Tudo que vem fácil, vai embora fácil. A gente é testemunha disso, né, cara? Naquela época, pô. Tô cansado de ficar rico e ficar pobre. <risos> Exatamente. Tô cansado. O efeito ficar rico e ficar Tô uma pobre. Poeta. Mas, cara, sabe por que acontece isso? Eu vou dar o pulo do gato. que todo mundo sabe, mas ninguém gosta de assumir. A gente não tem controle, cara. É. A gente não teve, ou algumas pessoas até tiveram, alguém ali pra chegar e falar, ô filhão, tu tá fazendo isso daqui? Tá, agora dá uma segurada. Dá uma segurada. A gente dá um, um passo. Hoje. Hoje em dia eu, pelo menos, até tenho que minha noiva, né? Uou. Se um homem não tem uma mulher na vida pra mandar ele dar uma segurada e gastou dinheiro. Vitória aparecida Barbosa de Mello. <risos> dinheiro mas tudo e Essa, essa é daí foi minha, a, a, a, a que me segurou, tá, gente? O que a que, que me segurou. É o, nome é o dela. dono das baladas. <risos> é, exatamente, a gente era funcionário. A gente achava, todo mundo achava, pô, os caras tão ricos. Os caras tão ricos. Os caras tão ricos, porque toda sexta, os sábado e domingo a gente véio, tava com o artista. Os caras tá fazendo porão, é, tá é, tirando foto só com o artista, esses maluco deve estar tá com carioca, o dinheiro. Mistura carioca. Saindo da balada, senhora. comendo bobs. Nossa, porra, mano. <risos> todo dia, todo sábado de manhã, todo domingo, de segundo. Era Agora direto. Era, mano, mas na real... Era o na nosso época, padrão. Na época, os meus vizinhos achavam que eu era rico. Ah, todo mundo era achava. Era correto. reto. Eles pensavam, pô, eles não tem os, os, esse menino tem dinheiro, não é possível. É todo, todo... Cada todo hora um aí, cada hora É, pô. Não, tudo na rede A gente só. A gente só catava trampando. dinheiro. Tipo, o, o amigo pegava um dinheiro emprestado com alguém, não sei o quê, fazia o evento e a gente tava lá trampando, ajudando, no acreditando. Final, no final era nada. Mas era aquilo, é a mesma roleta russa aqui do jogo. É. Mesma roleta russa. Tu acha, pô? No final, se der bom, a gente tá. Exatamente, cara. Você acha que tu mas fez dinheiro ruim... agora, mas amanhã tu entrega tudo pra casa. É, mas se der ruim, a gente só paga a conta. Ah. Exatamente. E quando paga, velho. E quando, quando paga? paga. Quando não fica devendo agiota. Essa é, Nossa. <risos> Essa é a parte ruim, né, cara? Quando Essa é a parte não ruim devendo... do devendo. É, mano, era complicado. Pô, eu lembro até hoje, pô. Era sexta, sábado e domingo fazendo baile e a gente tirando foto, tando junto com o artista lá do Rio, MC Tudo famoso. E todo mundo achava que a gente tava aqui. E, tipo, a gente nos bastidores, nos bastidores é. é totalmente diferente, gente. Totalmente, é. cara, totalmente. É. A festa é boa só pra quem vai curtir, né? Exatamente, mesmo. quem tá tomando um bom de uísque lá... É, isso aí é bom. Tá dançando a noite toda, mas Agora, a gente que né? ficava correndo pra um lado e pro outro lá atrás... É totalmente diferente, mano. Ficava muito. montando bar. Ô, mano, quantas vezes, né, velho? Ó, cara, montando eu, aviante, ao mesmo tempo que eu, que eu tenho saudade, eu agradeço um pouco. Porque eu acho que hoje ia ser muito mais frustrante pra mim. Na, ah, época, na época na época para mim foi um pouco frustrante do, de eu sair do primeiro evento deu bom o segundo deu ruim o terceiro deu ruim o quarto deu ruim que deu bom o sexto deu ruim deu ruim deu certo tipo assim para mim que eu os que eu entrava né pensando que porra vai virar isso aí vai virar um bagulho bom Não virava mano. pô eu lembro que teve um lá em Angra lá que, a, que que foi que foi tipo foi Angra volta redonda e Valença sim o mano. de Angra mano eu vi aquele tantão de gente eu fiquei pensando, caralho, virou. virou. Os caras ficou bem, os amigos vão ficar bem, nós vai fazer churrasco amanhã. Pai Pô, não cara, o quê, a gente tá só um pensava qualquer, na zoeira do outro dia. Tá ligado? E eu mesmo, no, no, no Diagro, eu tava ali praticamente ganhando só o meu mesmo, que era arte, foto e vídeo. Né? Praticamente todos eu tava nisso, mas era aquilo. Se desse bom, eu ia ganhar um pouquinho a mais. Se desse ruim, eu ia ganhar o um mínimo do, do, do, do combinado. Sim, sim, sim, sim. Rolava muito nisso. Mano. Mas tipo assim, é. Mas só que tipo, como a gente tava todo mundo trabalhando entre amigos, a gente entendia pra caramba as paradas. Porque a gente tava ali também de é, perto pô. assistindo as paradas. Mas só que ao mesmo tempo era frustrante, né, mano? A, gente, chegava ia, no a final, gente ia sonhando, né, mano? Chegava no final, pô, mano, virou. Mas pra gente não virava. Chegava em casa, às, mas... às vezes virou, mas virou só para pagar as contas, é. ficava bolado, ficava meio que no zero a zero. Tá o de Angra foi isso, o de Angra virou só para pagar as contas, o de Volta Redonda só para pagar as contas, eu fui aí o de Valença tava na minha responsa, eu fui cancelei, foi é, nada. Não, era doideira, <risos> mano. E para você cancelei. ver, a gente já, a gente já eu cancelei, impo... e devolvi, devolvi dinheiro do, do, dos antecipados. Meio que a gente já, já era empresário ali, empreendedor, mas sem noção de nada. Mexendo com o dia dos outros. Muito dinheiro. <risos> Nossa senhora. Pô, de Boa bater lá. aí 40 conto num bar. A gente não tinha noção do que a gente fazia, cara. A gente a, tinha e não tinha. Via, você via na calculadora, a gente é, mas eu não... A gente via e não via. Porque, ao mesmo tempo que a gente falava, pô, o bar tá cheio. Pô, mas calma aí. Caraca, a gente botou um monte de gente pra... Entra ali, mano. Caraca, as cortesias. é cortesia de um montão. Cortesia Desconto. Hoje, irmão, se... ah, vamos fazer um baile. Vamos fazer um baile amanhã. Mano, lista de cortesia. 15 pessoas no máximo. Ah, mano, sei lá. Eu acho que se hoje, no em, máximo. Dia, eu não se dou. hoje em dia eu fizesse parte de uma equipe de um baile, eu não, ia querer, eu não queria estar no baile nem fotografando. Eu ia estar lá atrás escondido. Ninguém Escondidaço! Me Pô, tão te chamando lá uma portaria, cara, irmão. Nem, nem sei quem nem, é. Nem tô aqui, cara. Pô, até o primo. Que primo? Nem tem primo, Pô, mano. Meus parentes <risos> é tudo de fora. <risos> nem tem primo, mano. Você é doido, tá ligado? Pô, não, tem como fazer mais barato? Pô, não tem, cara. Mas sabe que é uma parada que a rapaziada às vezes não, não entende. Não, né? Ninguém tem. Mas sabe ideia, que, cara, é, essa época é, de cara. pandemia tá uma parada muito cruel de ver, mano. Cruel de ver a galera tentando trampar e não pode. É, cara, As tá complicado. Fã. Muita gente tá achando que já passou, mas não passou, né, mano? Mas é. A gente tem que se reinventar. Tem. Quem tá se tá aceitando a situação, tá se reinventando, tá se atualizando, cara. E aqui a galera não se reinventou tanto, não. né? Mas. Aqui igual, tem muita resistência, Igual, igual tava. Eu, eu acompanho muito o canal lá de fora, os amigos que eu. Os amigos não, né? Os caras que eu acompanho lá de fora lá que. Mora em Nova York, essa rapaziadinha. Eles falando que lá o povo aprendeu tanto a ganhar dinheiro em casa que agora. Ninguém quer Tipo ninguém assim, quer sair tá, de tá casa. faltando gente pra trabalhar. Tá faltando mão Presencial, de obra. Presencial, ninguém quer. Ninguém acabou, quer trabalhar. Mano, acabou, acabou. Meu, <risos> que tá ganhando mais dinheiro em casa. É, mano. Fazendo não. outro job. Pra então você, tem noção, cara. Essa pandemia aqui no Brasil, o que, que ela fez? E o que, pô, sou um cara que também acabou virando a chavinha por causa, por causa da pandemia. Uhum. É o que, que ela fez, mano? O que. Todo mundo tá vendo agora esse negócio de marketing digital? Era uma parada que ia fluir em cinco anos. A pandemia fez em um, cinco anos em um. Isso. Isso. Fez cinco em um. Ou seja, mano... Muita parada, velho. Tem gente que fez muito dinheiro. Até hoje faz muito dinheiro. Conheço gente aí que... Nosso famoso seis em sete. Muita gente não sabe o que é seis em sete. Seis em sete. É. São seis dígitos. Você bota lá na tua continha lá. Seis dígitos. Monetários em sete dias. Conheço muita gente que fez. Só que, tipo... Não tem essa de vergonhinha não, hein? Galera, esse daqui é 80 Ó, 20, tá? 80% é foco. 20% é isso aí mesmo. Esquece. Vocês vão ver a Ana Carol pegando pizza aí, não repara, não. É isso aí. <risos> Ó rapaziada. Tamo de volta. Estamos de volta. Tivemos Pauso aquele corte. Pode comer, mano. Da não fica essa sem é? comer porque a gente tá gravando, não, hein? Tô nem aí pra vocês. <risos> vocês querem? Fica ligado no dia primeiro. <risos> Ninguém deve estar tá o que, que é isso, velho. O que eles que é estão falando? Vou falar aqui, só um, uma pausazinha. Aquele corte que é pra lembrar vocês de se inscreverem. Nossa, vocês estão escutando tudo que eu tô mastigando? Vamos lá. Se inscreve no canal do meu manizão, tá? YouTube. E no Instagram, a gente vai chamar, vou colocar todos os links aí, tá? No meu ainda, vocês vão ter que caçar, porque eu não gosto de ficar exposto, tá? Não gosto de me expor. Não, mas eu vou botar. Mentira, eu tô no, no Instagram, botar. tá? Tô no Instagram botar... em breve. Vou botar o Instagram dele aí. E o Instagram vai estar tá ali também, em breve a gente vai estar tá com um canalzinho top. Só esperar. Em breve, em breve vai estar tá rolando vários projetinhos, vários é projetinhos. Coisa, gente. Não e, rapaziada, noção. aquele corte que é pra lembrar vocês de se inscreverem no canal, ligar o sininho, deixar o comentário, compartilhar com um amigo, valeu? Dá um pulo lá no Instagram, fala aí seu arroba. Paulo Costa. Paulo Costa, vou deixar aí também aí no, na descrição. Tá. E mais pro final nós vamos falar sobre o patrocínio, o grande patrocínio desse podcast que tá chegando aí. Que dia Brava primeiro isso. vai ter um lançamento brabo aí nas redes sociais pra vocês, pra vocês Brava ganharem isso. dinheiro com apostas esportivas. Vamos te ensinar do, praticamente do zero. Quem não conhece vai sair do zero, zero, zero, zero, zero. Iniciante, quem conhece um pouquinho, quem não conhece, tudo vai ter, todo o gerenciamento, tudo certinho. Parada profissional com suporte 24 horas. Eu não vou falar ainda, não, porque eu vou deixar pro final. Ó, ah, isso, isso, isso é só pra vocês terem ah, vou ideia. Vou deixar pro final. Como a parada é. Vocês são tipo, muito eu, só, eu só. Eu entrei tem uma semana e meia e eu só, eu só fiz mesmo firme lá. Tudo certinho. O que o, o mestre tá passando pra mim. o que isso, cara. Eu fiz certinho tá lá, foi dois dias só. E nesses dois dias ajudou eu a pagar a conta de luz aí. Oxi. Que... Oxi, oh. eu vou explicar já pra você. Já, já deu uma o ajuda, já deu meu uma ajuda. Entendimento, o meu entendimento já posso positivo é Aquilo que eu te falei, mano. Você não, não vai ficar milionário, velho. Ah, mas, cara, mas tem tá gente ganha muito, cara. Mas eu vou te falar uma parada. Será que te ajudaria a pagar uma conta de luz, uma conta de água, a internet, comprar uma pizza, colesão com a sua esposa, com o teu filho, com a tua família, ajudar a pagar tua, aquela, aquela viagem que você sempre quis? Pô, mano, tá doido? Tem que tirar um centavo do bolso, mano. É isso. É, essa é a parada, irmão. Essa é a parada. Viva bem. Você tem que curtir, viver bem. E isso a gente vai proporcionar pra vocês. Daqui a pouco a gente vai falar mais um sobre, mais, pouco sobre esse projeto foda. Exato. Mano, lancei. E agora, o papo aqui, você vê que tem uma hora que a gente tá aqui, do, do nada a gente vai em 2010. Tuf! Nada... nada do tempo, répteis. Então eu vou falar pra você uma parada que marcou a minha vida e eu quero, eu quero saber de você o quão importante isso foi na sua vida. Ixi, já começaram as polêmicas. Não, não é polêmica não, pô. Ah, não, pô. Que não é polêmica. Pô, não. É, polêmica. <risos> é coisa gostosa. É coisa gostosa. Manda, manda, manda, manda, manda. Mano, o quão... Eu sei que foi importante na sua vida, velho. O quão importante foi na sua vida, mais ou menos ali por meados de 2009 ou 2008, e você assistir aquele filme lendário, Entre Nessa Dança, brabo, né? Pô, velho? tá maluco, mano. Eu só não vou mandar uns negocinhos aqui, senão eu me empolgo, tá, gente? <risos> Nem sei mais dançar. Cara, aquilo ali, acho que a gente, a gente eu e os meus primos tudo e tuf. Era, a gente, era DVD, mano. Era a época do DVD, era acho a que DVD. a gente queimava os DVD, de tanto Você que lembra a gente que via, era um mano. DVD do filme e um DVD ensinando a dançar? Exatamente, a gente queimou, mano. Depois veio B2K, esquece. Uhum. Esquece. Foi ali que começou, mano. Aí eu falei, cara, vou dançar igual esses caras. Aí tu começa a ver Usher. Fora a influência da família, né, mano? Família hum. também toda charmia. Você tem? Você tem? Pô, mano, a família toda gosta, cara. Minha tia que me ensinou a dançar também. Minha mãe também teve grupo de dança. Então a gente Baneiro, já, até já tava dentro da família, né, cara? Só faltava aquele... Tuf! Aquele um empurrãozinho. Pulãozinho. Aí do nada, pô, você tem talento. que já Aí surgiu do nada. Pô, quer dar aula? Eu falei, tá. Você chegou ah, a dar aula lá onde... onde cara, eu, eu dava aula no... na escola, mano. Tu tem noção, eu montei um grupo de dança na escola. Uhum. Do nada, quando a gente foi ver, tinha mais de 30 alunos. Véio. Foi uma oportunidade. Pô, eu agradeço a toda o pessoal lá que me deu a oportunidade na época. Os professores lá. Festival pra todo quanto é lado. E 30 alunos. Só que é 30 pessoas? Pô. Você tá com 30 pessoas numa sala, você dando aula sem experiência nenhuma. Pô, não tinha nem. <risos> eu, eu pensei que você. Cara, mas. Mas Boideira, naquela, nessa época que você começou, eu não te conhecia, não. Eu... Não, não. Eu tava começando ali, né, mano? Era... Quando eu vi você dança quando eu fui ver você dançando, já era o seu finalzinho ali, né? Cara, eu praticamente já tava quase cansado já. Eu tava cansado. <risos> tava, porque é muito estressante, é muita, muita dor. Fá, velho, pessoal. Ah, o um cara só dança, mano. mano infelizmente, é... aqui, aqui eu não indico na nossa região, mas. Não. Aqui no Brasil, eu acho que... Não, eu não sei se... Eu não sei se a parada é nós Porque também a gente vê lá a galera lá de fora que correu atrás e ganhou uma graninha fazendo a arte. Também foi, não foi tão fácil. Foi muita luta. Não, cara. Vendo né? lá, foi muita pô. luta. Mas a luta deles lá... O que pra hoje nós tá ficando fácil aqui, hoje... Pra eles, pra eles lá, acho que foi em 2000. Que começou a ficar fácil. Tipo, o é, lance mano. de... Um, uma plataforma te dando dinheiro. Aí é, o streaming, mano, não sei o é, Lá eles, eles em 2000 e que... eles tinham streaming. Ninguém desconfiava. Ninguém, ninguém a, a streaming foi chegar pra nós aqui em 2015. Tipo, hum, ninguém tinha. Te... 15 ninguém anos não. depois que chegou pros caras lá, é então... pô, Então tá maluco aqui, é, cara. Infelizmente aqui no Brasil tudo chegou depois. Tudo, né, A não ser tudo. a galera da elite que já tinha contato, mas essas paradas é nossa. Tá? Uhum. Mais, mais baixa. Mas, mano, é, é uma luta, cara. Até hoje posso te falar que eu tenho amigos que faziam balé. Essas balé clássicas, tudo, tudo, tudo. É uma luta, mano. Aqui no Brasil é uma luta. Porque todo mundo acha que a pessoa que... O artista em si. Qualquer uhum. artista, mano. O artista é uma pessoa à toa. Ela não tem que estudar, ela não tem que sofrer. Cara, eu não tem noção. Não come. Não come. É, não come. É exatamente, não come. A, a, a, o principal do artista, ele não, não come, come, não, tá, come não caga e não dorme. O artista, o artista ele vive ele só faz da arte. arte dele, tá? A é. arte dele vai satisfazer é, ele. É, o amor que entendeu? ele tem pô, pela arte tá maluco, dele vai alinhantar ele. Não precisa pagar, gente. Não, não precisa não. pagar, não, tá? Precisa Você vai chamar não, um artista aí, não. um coliógrafo. O cara fez um Mualker que encheu a barriga. Pô, tá maluco, <risos> mano. Pô. E vou te Como falar é? depois... Vou te falar, mano, demorou um pouquinho pra me monetizar isso, tá? Vou te falar, porque depois eu comecei com essas paradas de coreografia pra aniversário de 15 anos. Ah, aí que você viu. Só que eu, como sempre, a gente sempre começa a fazer de graça. Fiz muito, muito, muito, muito. E estourava. Aí depois eu falei, cara, calma aí. Vou cobrar um dinheirinho aqui. Sabe ah. se eu cobrar 100 reais? Ah, mas aquele choro. Beleza, cinquentinha. Paga 50? Paga. Depois você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí, de repente, a parada ah, Mano, Mas, via... mas, mas oh. sabe o que que eu, eu, particularmente, eu fiquei muito puto desde o meu início? Tipo assim... Ah, o, o Izão, que Izão? Ah, o Izão que mora no bairro tal. Hum, Aí, era. nego já jogava assim, bum. Ah, ele é de lá? Então, a gente pode dar a oportunidade dele vir fazer aqui uma vez pra gente ver como é que é o trabalho dele. Eu Exatamente, ah, tio. Agora, ah, não, eu tô... Ah! O filho do doutor tal? Pô, o bota, é o... Quanto coloca. é que é? Tá maluco, Não, que, que... 200, nada. Vou dar 500 para ele, é filho do coloca, doutor, é. pô. Não, pô, não, não, mano. Foi papo de quê? Eu já ouvi isso daí, mostra Tá assim, ligado? Eu já... Mano, sabe, a prim... é. o, primeiro, a <risos> primeiro, o primeiro ano da Ison Filmes foi clipe de graça, para caralho. Muito clipe. Ensaio de graça, para caralho. Mas só que, tipo assim o que eu aprendi com isso que na hora que você fala assim opa acabou de graça você já não você não serve mais não é ninguém começa pô mas você fez para fulano cara você calma não serve ponta. mais cara. Ah, ninguém não. ninguém tem que ser você começa tipo para fazer para fazer seu nome tu faz teu nome que tu não vai chegar cobrando mil milão não vai não vai vou começar ali fazendo teu nome uma escada mano qualquer como qualquer outro serviço ninguém mas na hora que com tu... qualquer outro serviço mas na <risos> na hora que eu pensei assim ó, já firmei o nome né Acho que eu já estourei uns dois clipes, já mandei os outros pra televisão. Né, acho que né, mano? Que eu, ah, acho, que eu, acho que eu já posso cobrar. Aí ah, fui cobrar, e subiu a cabeça. Ei, <risos> Ei Você falou que <risos> Subiu Neto a cabeça! Poxa, mano! Já tá ah, cobrando! Tá maluco, não. Mas ninguém, ninguém vê os cortes, né, cara? O só veio ali no momento ali. Mas, pô, é edição. Tá Aquela tua criatividade, que, tipo, mano, tu tinha que ter os melhores equipamentos, velho. Pra... Porque, infelizmente, eu não vou falar o nome da pessoa, mas a gente passou uma, uma parada. Eu não vou falar, mas não, não vou explicar. Agora não. que eu lembrei, velho. Você falou, eu lembrei que você tava é, lá. É. Aconteceu muita parada aí. Mas já aconteceu uma vez do ensaio do meu filho. Entendeu? É, eu acreditei num profissional e, tipo, ficou naquela parada. Pô, mano, eu vou te Nossa. pagar, vamos fazer um pacote. E eu pensando que você ia falar outra coisa, não, eu já não, não, quase entreguei. Parada. Parada eu falar, você tava não. lá. Não entrega ainda não. Não entrega ainda, tem muita parada. Pô, tu é doido. É, Nossa, é. cara, se a gente for parar, pode... É muita polêmica, tá? A gente ia acordar no outro dia, não sei. Acho que eu ia acordar cheio de formiga na boca. Hum. Mas então, algumas não, coisas eu vou falar, outras não. Mas rolou um ensaios, mano. E, pô, fechamos um pacotão. Fechamos um pacotão, mano. O cara cobrou o valor? É isso, irmão. Toma. Mas aí, aquela coisa, cara, um momento especial pra minha esposa, que era, nosso, no, pô, nosso filho, aquela coisa toda. Acabou que deu ruim, mano. Pô, como que você fala pra uma mulher grávida que, que ela não vai ter as fotos dela de quando ela tava grávida? É foda. Mas deu ruim como? Pô, simplesmente a pessoa perdeu a foto, irmão. O barato saiu caro. O cara que fez a isso, foto? Isso, um amigo, um, um conhecido nosso. Eu não vou nem falar quem por, que era, porque na época era teu concorrente. Que, e por que você não fez concorrente. Ah, mas tu não lembra que era um lado A, lado B, pô? Não, não isso, lembra? Isso daí, isso daí sabe quem criava? É, ué. A própria galerinha. É, ué. A própria galerinha que pô. já chegaram para mim falando assim. Ih, não sei quem tá melhor do que você. Exatamente, tira aí. Para com isso. Mano. Era isso aí, depois que uniu a galera, Mas é essa galerinha que meteu isso, porque entre nós mesmo... Lá, entre nós mesmo, entre... Se é o amigo que eu tô pensando que você tá falando... é amigo mesmo, eu vou fazer isso aqui, tá, gente? Pô, não viaja vou... não, Eu não vou falar não, Então, rapaziada, voltando... Aquele corte que é pra travar a polêmica. Vocês são muito fofoqueiros. Vocês gostam de fofoca, tá pior que meu sobrinho de um mês. Você pediu alguma coisa? Tem então, alguém bateu lá, então não é pra cá, não. Segue o baile. Ó. A parada é o seguinte, ainda bem que cortou, hein? É. Eu tava revelando agora. O bagulho ouro. tava ficando quente, o assunto tava ficando pesado. Eu descobri que eu não sou baú pra guardar segredo. <risos> Mentira, tá, gente? Eu e sou tô... igual um cara que eu sigo, Ryan Santos. É, é Beautiful People não é com a gente, né, mano? E a gente aprendeu isso da pior forma. O da... Ryan Santos foi, pre... foi, foi preso, ó. Ele foi uhum. parado na. <risos> foi parado no. No aeroporto, né? No aeroporto junto com o Toru. Foi, pô. Os cara, é caras atacando terror no aeroporto. Beautiful people. E a gente demorou pra ver isso, né, mano? Pô, depois que a galera se uniu, mesmo a gente se unindo, a gente ainda sofreu umas paradas ainda. E era cara, galera... demorou muito. Eu acho que dá aquela rapaziada da nossa época. Eu tava falando pra Ana. Tava mostrando pra Ana lá o clipe que eu fiz que bateu mais. Mais de 100 mil, clipe de não sei quanto, não sei. Tipo assim, eu falei, ó, dessa de todo mundo que eu trabalhei em Volta Redonda, da, da, da minha rapaziada, não tem ninguém que eu conheça que, que esteja rico de fato por falta de persistência. De persistência ah, e profissionalismo. Mano, persistência exatamente. e profissionalismo. São duas coisas que não existiam naquela época. Não. Naquela época a galerinha fazia música pra zoar, tipo. Ah! Fiz mais uma aqui, que Estarei. eu vou zoar a cara de não sei quem, vai, faz pra zoar. Ou, ou faz pra mina, ou faz, sei lá, pra é, galera. Só pra ganhar um Ibopezinho. Só pra ganhar um Ibope. É famosinho Walter E tipo assim, fiz a música, acabou. Não tinha uma parada de fiz a música, vou fazer o clipe, vou impulsionar, vou não, trabalhar o é trampo, não sei o quê, não sei o quê, Vou fazer não. um ensaio fotográfico referente à música que eu fiz, não sei o quê. Né? Isso, a gente não tinha, tinha isso, mano. Não tinha todo marketing mente, pensado, né? Mano? Tu lembra do MC Guilherme? Qual? MC Doguinho da 40? Doguinho. Pô, era dançarino dele, mano. A gente fazia show. A gente, a gente chegou a fazer show de virada de ano em Minas. Caralho, tá ligado? sabe o que é isso? Mano, caia muito dinheiro, velho. Caralho. Caia dinheiro? Ali eu vi dinheiro. Ali eu vi dinheiro. Era eu e mais um amigo meu, o uhum. A gente via dinheiro, mano. A gente ia pra Minas. Era 300, 400 reais por show. Por show? Por show, mano. A gente que era dançarino, mano. Patrocínio da HBS. Pô, Paisão Mauri e o Euler. Pô, HBS. Pô, Mano, ali foi meu épice também O Euler pô, salve Eule. o Euler O Euler Eule tá enrolando Eule. pra vir aqui, hein Tá maluco O Euler você tá magrinho? Tá magrinho! Tá, tá fininho, velho Aí, tá. ó, isso, isso daqui você é um não, né? não, não pode comer né? não, pode, Não pode, não pode Ele e o Maurício foram uns paisão pra mim Mas naquela época era doideira, mano Falei que eu vi dinheiro também Eu Falei, pô, o Walter Renan também tem que estar tá assim Pô, mas não era, cara Não era Era muito daquela parada de não Só que na hora que era pra gente estourar acabou. Aqui ali, ali, sempre foi ali, isso. Ali você acha que foi seu áudio da, da dança? Foi, mano, foi, mano, porque aqui em Volta Redonda a gente era um pouquinho conhecido, uhum. mas em Minas, mano, a gente pisava em Minas, era sexta, sábado e domingo, era três shows, cara, no final de semana, puxou era 200, 300 conto, mano. E pessoa. E, e, e pessoa Bale estourada. Lotado, Bale lotado, tipo, tipo assim, Duglinha. baile lotado. Aqui, pra galera gritando, querendo cantando tirar foto. As músicas do Doglin, mano. Tá ligado? Cantando as músicas do Doglin. A gente no palco dançando, as mulheres puxando a gente, cara. Caraca, aquilo pra mim era o máximo. Entendeu? Era o máximo. Caralho, mano. É, é, é igual. É igual foi a época do MC Ramon e do MC ama exatamente a gente, ia, pô, a gente ia por baile pô. fora os outros gritando, puxando os caras eu lembro um dia que eu que eu desci com o Ian assim na hora que eu dei uma distraída rrr, juntou de gente nele pelo amor de Deus tá maluco? Sai <risos> não, não, daqui, era não. aquilo dali, cara, a gente viveu aquilo dali então, poxa, não tem como chegar e falar, pô, mas tu se arrepende? Arrependeram o quê, cara? Era gostoso demais, velho. Era gostoso demais. Era gostoso. A gente gostava do holoforte. Uhum. O que botava a gente ali em cima era o holoforte. Só que... Eu não ganhava um real. As... A gente depois começou as a falar. tô, baile, tô eu cheio de fome. Eu. Pô, tô cheio de fome, mano. Caraca. Pô, na rua aqui com essa rapaziada, pô, mano. Não é possível, mano. Aí foi que quando a... a, a igual a gente fala, a pesou pro Carneiro ali, mano. Nessa, quando começava... Aí virar, porque não tinha, igual você falou, não tinha consistência. Não tinha. Não tinha aquela palavra de visão. Pô, vamos chegar lá? Vamos embora. O que, que a gente tem que... Ninguém chegava e falava. Chegava e falava. O que, que eu tenho que fazer pra chegar lá? Ninguém... Era difícil a gente fazer essa pergunta um pro outro. Chegar, a sentar, todo mundo... Todo mundo já se conhecia. Mas todo ninguém mundo. chegava e falava. Pô, a gente, a gente... A gente... Por meados ali de 2013... 2014... A gente até se encontrava todo mundo lá no, oh, <risos> no na pontual. Nossa oh, senhora, pontual. Era <risos> pontual, era pontual. Lera diga tá era... mix. Sexta-feira era o, o ponto, mano. Era doideira. Sexta-feira na vila era doideira. Mas aí sempre era isso. Ah, vamos chegar até ali, vamos. Pum. Chegava, pô, tá bom. A gente não tinha... Qual que é o próximo passo? Vamos dar o próximo passo? Porque o acesso também era... Muito pouco, né? Uhum. Era poucas, pouca galera que tinha um acesso, acesso da, mesmo. Daquela coisa... época ali do... Descer. Daquela é. época, depois até a, a, a rádio veio parar na minha mão. O Wendel falou, Isão... Toca. Toca aí. Ele, ele, ele cansou, né, cara? Ele cansou também. Mano, eu fiquei, eu fiquei com a rádio um tempo, aí eu tentei transformar numa parada quase igual a FM, tá ligado? Aham. Uhum. Tentei deixá-la mais popularzona né? Mais, tipo, público leve, mas a galera não abraçava, ah, e caramba. os DJs dos outros horários tacavam pau, tá ligado? Ninguém entendia o que era tocar música é, light. Eu vinha, eu, <risos> eu vinha com a Black Music, com a paradinha ali, fazendo um programinha igual rádio, já tava, já tava gostando de me ver como locutor, Pô. e aí, rapaziadinha, caraca, <risos> falando velho, igual... Igual ah. o gigante que eu tava E aí, rapaziada um Peraí, né? a, gente, a gente tinha as a gente tentava <risos> fazer igual. Pô, você gosta do cara aqui, vambora. É, mano. E acabou. Uma, uma, uma parada que a rapaziada não entende isso, é referência. Você é, não tá mano. tentando imitar se tá sendo referência. Não, pô. Todo mundo, cara, igual eu falo pra todo mundo. É, hoje, hoje. Hoje eu pego mais firme com essa parada. Todo mundo tem que ter um mentor. Uh -huh. Tem que ter seu mentor. Uh -huh. Ah, o que, que é o mentor? Pô, cara, o cara aqui tá lá na parada... E o cara tem resultado. Uhum. O cara tem consistência. Você não pode pedir conselho pra quem não fez, mano. Nunca façam isso, tá? Nunca. Ah, pô, é... eu tenho colegas que mexem com bolsa de valores, e, irmão. Os caras têm consistência. Consistência. Os caras têm resultado. Aí tu vai chegar pra mim pô, mano, o que que tu manja de bolsa de valores? Eu falo, ah, irmão, não sei de nada, velho. Tu tá, não sei nem... É a mesma coisa se você me der um caminhão. Uhum. Não sei dirigir caminhão, mano. Eu vou chegar, ó, vou te indicar pro cara, o cara pode ser se aumentou. Ponto. Acabou, mano. Então, naquela época, a mesma coisa. O que a gente não sabia naquela época, a gente sabe hoje. Que a gente tinha que ter uma referência pra quê? Da gente pegar a base. Pô, como que esse cara chegou? O que que esse cara faz? A gente não tinha... A gente estava com os caras, mas a gente não tinha essa visão. Nossa, visão era zoeira, cara. Era zoeira. Era mas, zoeira. cara, uma parada que eu virou... hoje em dia eu enxergo... Eu paro pra pensar assim, eu falo, mano, naquela época eu não sabia de nada. Mas quem sabia menos do que eu era quem achava que sabia. Porque Pô, hoje eu foi... sei sempre e vejo foi... que naquela época o nego não fazia nada direito. Não, mano, tá maluco. Até os que falavam que sabia. Falavam, não, ah, eu, eu sei o que eu tô fazendo. Mas você vai ver o cara tá fazendo tudo errado. Não, mano, não, mano. a gente não tinha parâmetro não, velho. Não tinha, mano. Tinha parâmetro eu não acho não acho que, mano, mano. Eu acho você que a parada é louco, só tinha... não deu um boom maior. Porque as nossas referências estavam fazendo coisas erradas também. Era só a cara doido, mano. Os caras mais <risos> Meu irmão, nossa senhora, velho. Era só a cara velho, doido, é, sair, mano. Pô. A gente achava que os caras, pô, os caras são fodas. Os caras cara, têm contato pra caramba. Nada. Mas tu vai os puxar caras, o fundamento, os caras não. Os caras cara tão fazendo na barriga. Só merda. Na barriga, mano. Pô, o cara fazia um baile. Pô, já vi neguinho fazendo um baile. Da a Giota. Tá, sem... A Giota. O... <risos> sem um mano. centavo no bolso. Até caiu, tu viu? <risos> o cara. Não faz tá isso não. Esse daí é o amigo. Cara, os amigos cara, que, que neguinho, já sempre né, pegavam cara, dinheiro com tá velho, a Giota, tá, gente? Velho, para, não faça isso. Giota. Mas, pô, era aquilo, mano. Era aquilo que os caras faziam sem ter dinheiro, mano tá ligado, que os caras chegavam na gente, pô, mano, faz aí, depois te paga. Uh, rapaz, esse depois, passava segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No outro final de semana você tava com o um cara, pô, mano. E aquela moral? E aquela moral? E a, e a gente falava, e aquela moral. E o cara, eu falei que ia te dar moral? Pô, mano, virou não. Pô. A gente sabia que virava. Tá doido? Só que o próprio cara não tinha dinheiro. Que doideira. A gente Mas não só falou, que a na, na verdade, tipo assim... Às vezes tinha virado, mas tinha virado pra alguém que não era aquele é, alguém que tava ué. falando que ia dar moral pra nós. Exatamente. ele tava esperando a moral de alguém pra dar moral. Isso, é a moral pra então ele Então a gente tava chegar, esperando a moral da moral. Assim, e às cara, vezes não cara, chegava gente. a moral do primeiro, não ia a moral do segundo, nem pro Se o saísse o lanche no final, tava bom. Mano. E às vezes a gente era o quarto a ganhar a moral é, na exatamente. fila. Exatamente, todo mundo então, ganhava a moral, você ficava até o final, 8 horas da o... manhã. Ô, oh, rapaz, eu já, fiquei, é duro. eu já fiquei até 10 horas da manhã. Ah, pô, tinha muito disso. Eu já fiquei até 10 horas da manhã. papo ré. Quando eu vi o sol brilhando, eu falei, não acredito, mano, que já é outro dia. Eu não peguei nem um centavo. Eu tô aqui como ainda. A parada palavra pior, como que eu vou embora? Esse é o ruim, quando a gente é dependendo da passagem pra ir embora. Como que eu vou embora? Eu dependo de ganhar um dinheiro aqui pra eu pagar um Exatamente. táxi, que não era nem táxi. Uber. Nossa senhora, era doideira conexão com os taxistas, mano. Você é pegava... Nem fala. 80 né? e dava 40 de táxi. Eu já fechava com o taxista, oh, irmão. Você vai me levar, depois... Já pego já virava o melhor amigo. Eu tinha um... Nossa, eu tinha um cara que me levava pra todos os eventos. Louco. Louco. Mas eu tinha que fazer amizade, network. Caralho, eu, eu, eu... já ia tinha quando... network nessa época, é, eu nem sabia. Mano. Mas era assim, você fazia mano. amizade... Mano. Esses dias um cara me cobrou de eu trazer tal, tal pessoas aqui. No podcast. E daí, cara, eu falei, eu falei assim com, com ele, cara, como é que eu vou levar essas pessoas no podcast se nenhuma dessas pessoas me segue? Como é que eu vou levar essas pessoas no podcast? Exatamente. Se nenhuma dessas pessoas nunca foi lá e comentou em um, em um videozinho meu. Não, nunca, foi, nunca deu uma curtida, nunca deu uma compartilhada então tipo assim não tem não tem nexo não mano é cara tá eu, um não tem, trampo, eu não eu não tá tô um muito no foco de, de estourar o meu podcast isso daqui pô hoje em dia a gente não pode sair para qualquer lugar a gente ainda tá meio preso né então isso daqui é uma resenha cara se fosse para eu marcar para a gente fazer isso daqui a gente já tá fazendo a mesma coisa aqui você aí com a sua família, eu com a minha, nós trocando uma ideia e tal. Mas só que a gente só não ia estar tá gravando. E, de, e depois a gente ia ficar pensando, pô, podia, podia fazer um bagulho desse gravado, eu Já né? pensou assim, a gente joga isso daí, né? Você já pensou assim, a gente faz um podcast, começou tudo isso que a gente vai tá falar, conversando eu agora. Ficar doido. Então foi por isso que surgiu o podcast. Uma que eu já consumia muito podcast. Eu consumo podcast desde 2009, desde antes de estourar podcast. Caraca. Eu consumo podcast desde o Nerdcast. Eita. Tá ligado? Agora você ficou um pouquinho assustado aí. Caraca! Desde o Nerdcast, entendeu? Então eu já consumia podcast, eu já sou desse meio. Sim, eu já gravei vários pilotos de podcast com uns amigos, nunca postei. Então, tipo assim, até chegar no patamar que eu falar ah, esse, esse dá pra postar. Então até eu chegar nesse daqui. Esse sim, daqui sim. meio que foi pandemia, a gente ficando muito dentro de casa. Vambora! entendeu? Então, Se porra, quer... por isso que eu te chamei também, porque você é um cara importante você pra tá caramba. E tu tá no meu projeto. Um, um dos amigos que colou na minha vida e tá aí até hoje. Não tem hoje. como largar não, mano. Quem é de verdade é de verdade, mano. mano. A gente aprende tá isso daí. Naquela época a gente tinha... Pô, eu falo pra todo mundo, mano, não dava é, é os deuses da mão dos pés. Só que hoje a gente vai contar... É louco. Hoje a gente conta. A gente falta conta. <risos> Vacilão, pegou? mano. Pegou? Vacilão, cara. Pegou? Pegou a piada? Pegou a piada? Vacilão, nem tá, viu. gente? Vacilão. Ah, Vacilão. Ninguém nem viu ali o que, que eu fiz. Você mas... não pode ser assim, não, cara. Não, mas... Na... Vamos querer? Vamos. No podcast, <risos> ah, rapaziada. Quem pegou, pegou. Mas, cara, é aquelas paradas, mano. A gente tem que botar o quê? A gente vê muito esses caras aí motivacional falando essas paradas assim, só que... O pessoal fala, ah, não, pô, é frasezinho de efeito. Não é frasezinho de efeito, não, mano. Isso daí de verdade. Tanto que, pô, na hora que você tá num projeto maneiro, que você pode estourar alguma coisa, mano, lembra daquele uhum. teu amigo, pô. Todo mundo fala isso. Mas ninguém bota na prática, cara. Ninguém bota na prática, mano. A é. prática é outra parada. É igual eu falo pra todo mundo. Pô, o nego pergunta, pô, mano, mas por que você não faz esse negócio motivacional? Eu falo, cara, eu não sou motivador. Eu não gosto de motivação. Que é isso, Aí cara? Fala, não gosto, mano. Não gosto. Mas motivação. Eu é um era bem motivacional. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não gosto de motivação, mano. Hum. Tem diferença entre motivação e você ser disciplinado. A motivação... Você não vai estar sete dias por semana motivado, mano. Esquece. Esquece. Entendeu? Uhum. Você não vai estar, tá, mano. Você não vai acordar todo dia motivadão, mano. Felizão, bagarai. Eu uso isso na academia, mano. Hoje eu vou malhar mano. às 5 horas da manhã. Não vai. Não vai. Não vai. É. Não vai. Gosto, pô, a galera fala, pô, mano, o fulano de tá lá nos Estados Unidos é milionário. Acorda às 5 horas da manhã. Eu vou acordar às 5 horas só da vi, manhã. Só vou vestir preto. É. Ô, tio, para com essas paradas, mano. Para com essas paradas, mano. Esqueça tudo. Não, é, esqueça, esqueça tudo. tudo esqueça esqueça tudo. tudo, mano. Faz o seu, mano. Ah, mano, hoje eu vou tentar acordar às sete e 30 Não é tentar, não. Faz, bota lá, às sete e uhum. Pô, passou um mês acordando às sete e 30 mano. Agora eu vou passar para 7 horas. Faça isso durante um mês. Depois, no outro mês, pô, seis e meia. De pouco em pouco, mano. Não tenta... Pô, uma pessoa que acorda 10 horas da manhã todo dia, vai acordar às 5 horas da manhã, tio? Não vai, mano. Ah, o nada, cara vai não. Te... O cara vai se motivacionar. Pô, tô motivadão, vou lá, pá. Academia, irmão. Você pode ver isso na academia. Eu vou me matricular na academia. O cara vai lá e se matricula na academia. Uhum. Mano, cara, beleza. O cara tá motivado, velho. Porra, eu, eu tive uma época aí que eu fiquei motivadão. Ah. Foi na, no, no início da pandemia mesmo. Foi bem no início. Foi, pô, Eu Você chegou a ver? Eu tava. Eu vi, pô. Eu fiquei vi, vi, motivado, vi. falei, vou malhar todo dia. Vi, Desenrolei porra. a parada com a Jade. Salve, Jade. Minha amiga, aí. Jade bombom. Personal trainer Braba de volta redonda. Oxi. Bom. E daí, cara, eu tava. Jade, eu consigo malhar 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Fui malhando 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã. Horas da manhã. Aí chegou no, no, no finalzinho já do, do projeto. Poisão, vamos começar a fazer agora 7 horas da manhã. Rapaz, nós começou a fazer 7 horas da manhã, eu pensei, gente, eu vou ser gordo. Ah, pra então, que? Exatamente. Pra que, que é eu não vou acordar às 7 horas parado. da manhã? Eu vou ser gordo. Aí eu, eu comecei, tá carado, eu comecei a desanimar a parada de malhar, tá, porque mano. eu tava acordando cedo. E enquanto eu tava acordando 10 horas para tá, eu ia malhar mesmo. 10 horas, eu falei: "Ah, mano, eu sou. 10, mundo... 10 horas tá suave". 10 horas, mas, mas aí para eu malhar às 7 horas, eu tinha que acordar tipo 5 5:30 para tomar banho. Então, para 6 e pouco eu tava tá comendo uma sim. parada, para 7, 7 malhar. Falando. Aí é doideira, eu, Aí eu falei, mano, disciplina. Então, por isso que eu tô te falando, essa é a diferença, mano, de você tá motivado, motivação, pô, não, igual, não é que eu sou contra a motivação, pô, você, você ser motivado, beleza, mano, você vai dar aquele pumpzinho a mais, mas se você tiver disciplina, se você for disciplinado, mano, eu tenho, eu sou disciplinado em acordar e ir pra academia, uhum. igual, eu tenho meu personal, é três vezes na semana, o Kaique Savinski, pô, brabo. Mano, diferenciar-se. Se você toma uma pessoa assim... Ó, oh, mostra, mostra o braço que tá quase rasgando. Tá quase tá rasgando por causa do cara, velho. Tá véio. com a derroque de BR. Pô, brabaço, Segunda mano. vez que eu falo isso. Vou Levo. falar isso faz uma vez. <risos> toda, hora que você fizer assim braço, ele. toda hora que você fizer assim com o braço, eu falo derroque de BR. Mas então, aí eu tenho o quê? Por que, que eu contratei um personagem? o negócio com o braço, velho. Chavadinho. The Rock de VR Agora pra lá. De Chavadinho. <risos> mas, tipo, por que eu contratei um personal? Mano, eu não quero ser mais um cara que só vai na academia. Uhum. Eu quero resultado, velho. Exato. Aí o personal, ele me cobra o quê? Disciplina, mano. A minha nutricionista me cobra disciplina. Eu tenho ali, meu papelzinho ali. Pô, tu tem que comer isso, tal hora, isso, tal hora. Aí eu pergunto pra ela, pô, mas se eu passar de. Não tem problema, mas você tem que comer. Uhum. Imagina se, se eu for só na motivação. Hoje eu tô motivado, eu vou, tum, faço hoje e amanhã. Pô, aconteceu umas paradas, eu não tô motivado. Eu não vou fazer. No, no... Aí você não faz, mano. Você não faz. Você não faz no primeiro dia, depois no terceiro. Ah, Cara, mas eu sou, eu vou, sou assim. Vou. Eu sou assim pra, pra edição de música. Edição de música, edição de vídeo. Qualquer coisa que eu for trabalhar no, no computador. Se eu não tiver bem, eu nem pego. Então, por isso que eu tô te falando. Né? A gente, O que, que eu e minha esposa a gente fez? A gente comprou um monte de bloquinho, mano. Tá ligado? Bloquinho aquele de, de anotar, que tem colinha. Uhum. E a gente enche a porta do guarda-roupa, tio. Porque todo dia você tem que... Mano, todo dia tu vai tomar banho, tu vai abrir a porta do seu guarda-roupa pra pegar a roupa. Aí você olha o papelzinho e tá escrito aquela frasezinha. Você sabe o que você tem que fazer hoje. Aí você para assim, você lê. Caraca. Eita, calma aí. É. Até, você, até enraizar, mano. Tem que enraizar. No nosso, no, no, no nosso meio hoje, no treino esportivo, é mesmo um pique, mano. Uhum. Você tem que ter disciplina de quê? É gerenciamento, irmão. Aí você tá mexendo com dinheiro. É igual a tua vida. Tu tem que, igual eu ouvi um cara falando que tu tem que cuidar da tua banca igual tu cuida da tua bunda. <risos> se não tiver limpo, se não tiver limpa, é mano, tchau, tu não sai nem de casa. Não sai, <risos> Pelo amor de Deus, meu. não sai. E é uma se parada você que depois Olha o que é falando, pô, mas nada a ver. Não faz sentido, velho. Bota prioridade, bota disciplina. Entendeu? Só que aí, tudo, mano, tudo é... você é, é, é, tem que saber separar. Uhum. Tá é separação, mano. Separa isso, separa aquilo, separa aquilo outro. Senta igual, eu sou meio doidão, tá ligado? Eu falo que eu só colo com gente doida porque eu sou doido. Uhum. Né? Uhum. Eu colo, eu sento na frente do meu, do meu guarda-roupa, tem um espelhão lá, eu, pego, eu fico olhando pra mim mesmo e falo, cara, o que, que eu tenho que fazer? Pô, eu quero isso. Pô, o que, que eu tenho que fazer pra chegar nisso? Aí eu vou falando. Tum, vou falando comigo mesmo, vou trocando ideia comigo mesmo. Ali eu me cobro. Ou você tem alguém que você tem que... Pô, mano, eu vou cobrar do meu brother. Igual agora, nesse nosso projeto. Pô, mano, eu mando as paradas pra você, você manda pra mim, tum. Mano, é um com um o outro toda hora. Toda hora. Por quê, mano? Lá na frente, igual o Paizão falou. Mano, nós vamos ficar ricos. É isso aí. Nós Essa vamos é ficar a meta, rico, né? Mano. É disciplina. Entendeu? E nesse projeto é o é um exemplo perfeito. Por Por quê? Eu falei, galera, a gente tem que montar uma equipe. Eu Não, não tem como eu fazer sozinho, não tem como o meu amigo Loren, Lorenzo, que é trailer também, fazer sozinho. Nem tem como o Todd fazer sozinho. Não tem como... Posso falar? Pode. Gente, vou falar, só, só dá um spoiler. A taça quebrou, caiu no chão. Esse é o cara. É. Esqueça tudo. Esqueça, esqueça tudo. papai. Esqueça. O brabo do Rio. Ele, cara, ele é um cara que cobra, dá, dá, dá fala, liberdade pra gente. Fala pra quem não pegou o peixe, pô, pra quem não, não, não, Mano, não pegou a ideia. O projeto é do MC Max, tá? MC Max, Max Nubet. Max do cachorrão, Max Nubet. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Esse cara. grupo vai mudar tudo, realmente. O maior DD do Brasil. A gente tá pegando um cara que ninguém acredita ou não dá essas oportunidades certas. E o cara tá abraçando, o cara chegou e falou, eu quero montar a equipe f... braba, Eu ia falar... Pode é falar, falar com F, pô. Mas não vou falar não, tá? <risos> mas é isso. E a galera consistente. Pô, o cara me chamou. Eu falei, pô, a gente precisa de um designer. A gente precisa de um cara pra fazer vídeo. Izão, vem. Ah, mas porque eu... Pô, mas tem fulano... Irmão, não. Tem que ter um cara que vai estar tá ali, mano. Vai estar tá ali. Por 24 por 48. Se uma hora da manhã eu bater uma de doido... Mano, vai ter jogo amanhã. Tem que fazer arte. O cara vai sentar na frente do computador. <risos> Aí você me chama e fala assim... Cara, eu tô aqui agora, na frente do computador, já. É, me assusta, <risos> me assusta. Tá aqui. Vou Pô, mandar agora, vou mandar agora. Na hora aí. que ele viu e falou, mano, que arte louca. Já era, o cara já Qual? publicou. Qual? A, a do vídeo agora. A do a vídeo. vídeo? Mano, o pessoal ele, gostou. ele já tá, já mandou lá no, no Instagram, a gente vai deixar o link também do... O arroba do Instagram, arroba tá? do Instagram, do Max no Bet, Bet, tá, Só tá aí na descrição. Rapaziadinha, tá do dia 1 um... ao dia 10 de novembro, grande lançamento, Max Bet é, é Explica um pouco melhor pra rapaziada entender um... o que, que é. Vai ser um grupo diferenciado de todos esses grupos de treino esportivo aí que vocês têm. Cara, e, e, e falando um pouco mais do gerenciamento, que teve aquele corte, rapaziadinho, que vocês já estão ligados, que o podcast aqui é gravado, então de 12 em 12 a gente tem aquele corte que vocês já estão acostumados aí. E nós tivemos o corte aqui no meio do assunto. Então, é, quantas, quantas entradas vão ter? Mano, na média de 8, 9 entradas, sempre buscando assertividade. Assertividade de atender nossos clientes. O que, que é assertividade de atender nossos clientes? Mano, a gente vai filtrar. Futebol tem 24 horas por dia. Ninguém acredita. Futebol tem 24 horas por dia, mano. Inclusive... E mundo todo. Inclusive na época que para aqui, uhum. tá rodando lá. Ixi, esquece. O pessoal fica falando, pô, mas futebol brasileiro. Mano, a gente não trabalha só futebol brasileiro. Vocês tem um basquete. Tem, pô, a gente tem muito mercado aí, cara. É, só que igual a gente sempre explica pra galera. O que eu aprendi com o Rafael Rezende também, com o Loren, entendeu? Foi o quê? Cara, procura o mercado... E, e, se, e se especializa nele. Uhum. Ah, pô, mas eu tenho um grupo de flor. Não, mano, fica só num grupo. E a gente vai ensinar isso pra vocês, no Max, no Bet. E não ficar é. em vários grupos? Não, mano, fica só nesse grupo aqui. Senão tu, o dinheiro que você ganha aqui, você vai perder no outro. Você vai perder no outro, mano. Aí, pô, que vai chegar gestão, no... gestão, né? É, você mano, tá na gestão, Se o cara tava tem gestão, visão. Porque hoje isso daí é fácil, o moleque entrar no, no Flash Score, no SoFi Score, e ficar, pô, tem esse timezinho aqui. Mano, vou te mandar entrar... É fácil, cara. Cobrar 50 conto, pô. Uhum. Aí, sabe o que acontece? No final do mês, quem tá ganhando dinheiro é o dono do grupo. Você não tá. Exato. É essa parada que ninguém gosta de ouvir. Às, às vezes você acha que pode ter a, o, cara, o cara que não tem trailer nenhum atrás dele. Só tem grupos e ele só tá replicando o que outros grupos, grupos fazem e tá, ele acontece. tá jogando em outros grupos. Acontece demais, mano. Acontece demais. Acontece demais. Na né? real... Sim, é sim. Você... Vamos tirar a máscara, rapaziadinha que é trader vai ver isso daqui. Uhum. Ninguém vai ficar bolado, mas isso daí acontece. O cara não é trader, o cara é só um copia e cola, irmão. É, é uma parada muito... Um Ctrl-C, Ctrl-V. É, Ctrl-C, Ctrl-V. Tem grupo sim, pô, que o cara vai falar, pô, sabe que a galera trabalha, pô, não tem tempo de ficar estudando muito. O cara vai te mandar as entradas. Não tem problema, você seguir assim, as vezes estão... Mas você tem que saber com quem que você tá trabalhando, irmão. Cara, igual você falou aí, de saber com quem que tá trabalhando. Uma parada que a rapaziada tava falando muito aí, agora que virou até moda falar, é falar do tal robozinho, né? Do tal robô. Que pra mim não é robô. Pra mim tem uns trailer atrás que botaram o nome do, do, daquilo ali de robô e joga ali e a pessoa fala, ah, tem um mano... robô. Porque, mano, entre acreditar num robô e num ser humano, sei lá. Cara, é complicado. Tem uma galera assim que eu posso te dizer que investiu pesado. Não, não sou boi, é verdade. Mas tem Porém, mesmo é um investimento. Mas, mas é mesmo. Tem será, um... será que tem mesmo um aplicativo que cara, tá fazendo a leitura sozinho? No final das contas, sempre vai ter uma pessoa que fez, que montou aquilo dali. O cara que descobriu aqueles parâmetros ali, o cara que achou, Porque montou pelo menos... os parâmetros para quê? O cara da programação, o cara programou seguindo alguém. O cara simplesmente não chegou Pelo e falou, pô, vou pegar isso aqui, isso aqui, isso Tem que é. ser é. assim, assim, assim, assim, assim, assim. Aí você vai? tem que consultar um trader, não tem como. É. Não tem como. Então, eu falo porque a galera pergunta, pô, mano, mas e aí? Eu, eu recebo muita mensagem, muita gente indic indicando, porque eu sou, eu sou direto, irmão, comigo não tem massagem, irmão. porque você tá mexendo com dinheiro, velho, é uma parada muito, muito louca. dos outros. Muito louca, titio. Muito louco, ninguém acredita nessa parada, mas já vi ninguém pegar empréstimo, pegar dinheiro com a Jota. Não, não faz, não faz, nossa, né? a Jota mata, gente. Bota seu cinquentinho <risos> ali, tio. A, a Jota, mata. mata, gente. Isso aí, mata, bota seu cinquentinho ali, Pô, mano. Mas o problema Deus. é a pessoa que entra com 50 achando que em um mês vai fazer 300 reais. Tá maluco, mano. Tu sabe mano, quantos por cento que é isso? Nenhum, mano, não, é loucura. Mas eu vou te falar. Tem eu, como. Eu, eu entrei, entrei. como que eu, te eu entrei, entrei 30. com 30, Nossa, não fala ainda não. <risos> é, numa gente, semana, semana filha, numa semana. Foi não, que, aquela eu, parada eu que eu te mandei. com 30 não. e numa semana eu consegui... Igual dia, bom, dia eu te mandei agora. aquela entrada, aquela múltipla, que é recreativa. Eu falei, mano, múltipla, múltipla é recreativa. A gente tem que ter as entradas simples, que são mais assertivas, e a múltipla a gente faz por recreativa. Mas você, Se bater, você acha isso. que o, o que é mais seguro... Pra rapaziada que, que tá assistindo aí, o que é mais seguro fazer? A múltipla ou a simples? Simples. Simples. Simples. A múltipla você cria esperança demais, mano. Tu olha um valor múltipla. muito alto. Se eu chegar pra você e falar que eu já, já fiz uma múltipla com 10 reais e bateu 3 mil reais. Ninguém fica doido, pô, né? É verdade. A gente tem um exemplo do nosso país, do Max. Pô. Pô, o cara bota 2 mil reais numa aposta e vira 30 mil reais, vira 30. 25 mil reais. Isso vai ter no grupo, vai ter no grupo, porém, ele não faz aquilo dali à toa, gente. O cara tá com uma, um suporte bom. Um bom suporte. Tem da top trader também a galera, pô. Rafael Rezende também é o rei das, das múltiplas. Entendeu? Com isso, muita gente que faz alavancagem também. O cara, pô, entra numa uma aposta, bota 10 reais, pô, pra virar 20. Virou 20, pega essa de 20 e vai jogando. Até virar um ah, valor não. alto. Entendeu? São projetos. Uhum. no treino esportivo tem tudo, mano tem tudo certinho, mas tem gente ainda que pega ali, mano, tem muita gente que perde dinheiro, cara, você não tem noção, mano já vi ninguém chorar, velho de chorar e falar, mano, peguei o dinheiro do meu aluguel coloquei lá, mano, quebrei Nossa. quebrei, mano sério, e a galera do grupo simplesmente chegar, juntar e falar, mano toma aí, sai isso daí não é pra você, agora não, fica um tempo fora porque o cara não estudou, velho Aquilo dali é um investimento, mano. É igual você entrar na Bolsa de Valores, igual você fazer trade na, na Equip, de essas paradas assim. Aí o problema. Só que o problema todo é que a gente ainda é discriminado, porque nego acha que isso é pirâmide. Mano, o nego não sabe nem o que é pirâmide, mano. O nego não sabe o que é pirâmide. Tem alguns negócios aí que tipo só assim, fala. Eu, eu já ouvi. Eu, eu sou um cara que eu me travei muito muito na minha vida de participar de algumas de, de algumas coisas que outras pessoas estavam sempre ganhando dinheiro muito porque eu ficava nesse preconceito será que isso é pirâmide não sei o que mas eu mesmo eu, não, eu nem sei o que é pirâmide só de ouvir os outros falar ah, pode ser pirâmide, pirâmide é perigoso hein? não, entra é nesse que não é que é mano. mas eu nem sei é o que é pirâmide tá ligado eu nem não, sei o que é pirâmide a gente e, ouve e outra todo mundo que eu vinha fazendo tentando fazer dinheiro em qualquer coisa essas pessoas estão sempre com dinheiro. Porque tá sempre tentando fazer dinheiro em... Tá sempre em movimento, tá sempre movimentando. Exatamente, tá ligado? é ligado, um investidor, pô. Agora eu, eu já passei uns perrengues, porque eu sempre quis tentar numa coisa só. Numa coisa só. Hoje em dia eu já tenho a mente de tipo, rapaz, não. quanto mais galinha eu tiver botando ovo, mais o meu cesto vai estar cheio. E, nunca bote... Isso daí eu não lembro onde que eu vi isso, mano. Mas eu vi no, numa live no, no YouTube de um... Desses caras brabão da, da internet. E nunca bote todos os ovos da galinha numa cesta só. Tá aí, mano. Vamos botar. Pô, esses caras aí que todo mundo. Pô, todo mundo vê. Ryan Santos, Tiago Fonseca. Esses caras aí brabão, mano. Esses caras não tem, Não trabalham só numa parada. Os caras têm vários. Tem dinheiro em vários negócios, mano. Por quê? Se esse daqui dá ruim, mano. Esse daqui me deu ruim esse mês, mas esse daqui tá me dando bom pra caraca. Esse, esse é o ponto, mano. O mercado, ele é muito vasto. O nego não, não, nem arranhou a superfície ainda, cara. É igual um iceberg, tá ligado? Tu só vê aquilo ali que tá ali em cima, do, do, da água pra cima. O que tá ali embaixo, ninguém viu. Alguns chegam, óbvio. Tem muita gente que ninguém nem, nem conhece, mano. Que já tá fazendo, que faz milhões, mano. Milhões. E ninguém conhece, ninguém, ninguém conhece, irmão. Ninguém conhece. O cara faz ele pô. quietinho. Fica na dele. E essa a é mãe. a minha tática, tá ligado? Mora <risos> com tática, a mãe. Pô, minha tá tática... Quietinho. Pô, meu, minha tática é... Mano, eu quero fazer meu dinheiro e curtir com a minha família. Exato. Nego fala, não, pô, mas tu tem que botar... Não. Não. Eu tenho que botar a cara pro meu filho pra levar ele pra Disney. É, ligado? Mano, É isso. Obrigado, é Ana Maria, levar num show da Beyoncé. É Esse isso. é o meu foco, irmão. É Essas isso. Essas paradas de... Pô, mano, não quero fazer dinheiro pra comprar uma Ferrari. E toma cuidado. Toma cuidado, ABC não tô dizendo, não tô de, dizendo que dizem. você não pode Não, eu já falei: se ABC chegar, eu vou comprar dizem. uma BMW. Eu vou comprar uma BMW, porque eu vou me é. mimar. Eu vou me mimar. Mas eu <risos> falo pra todo mundo: toma cuidado, mano. Você tem que ter propósito. Propósito. ah, eu entrevista daqui pra quê? Pô, pra melhorar de vida, mano. Você vai pagar o preço? Eu vi uma entrevista do Daniel Alves que ele sempre falava: Mano, você tem que performar. Se você não performar, você não vai chegar no seu auge. Uhum. Irmão, pô, Izão hoje, porque aqui na hora que me chamaram, eu pensei em você. Mano, é o quê? Eu tenho já o conhecimento que para montar um grupo bom, você tem que ter pessoas boas. É a mesma, a mesma coisa que a gente vê o PSG. Mano, o ataque do PSG, Neymar, Mbappé e Messi. Tio, tu vai jogar contra uns caras desses, tu vai olhar para uns caras assim e falar, <risos> mano, tô ferrado. Os caras ficam tipo na... o gatinho na frente do leão, tipo assim, eu sou brabo também. Quem que eu vou marcar? Quem que eu vou marcar, mano? Qualquer é um que eu marcar, bravo. eu vou tomar. É, é E é isso. Então você monta uma equipe de, de brabos, cara. Às vezes os caras... Só que no marketing é. tem aquela galera que é, que é espalhafatosa, que é do cara, e tem aquela galera que trabalha aqui, ó, quietinha. E eu sou dos que trabalham quietinho, mano. Eu prefiro fechar minha equipezinha aqui. Pô, lembrei do Isão, mas por que, que o Isão? Pô, mano, o cara performa, o cara se eu pedir agora, ele vai fa... ele já tá lá na frente, mano. O cara vai fazer rapidaço. É Ou bem. seja, o cara dá resultado, mano. Resultado, a gente precisa de resultado. Não precisa de... Pô, mano, eu tenho uma... Te... Pô, mano, teoria. Pô, eu recebo vários amigos, mano, que lá em casa, minha esposa não deixa eu mentir. Pô, mano, eu preciso de ajuda assim, assim, assim, eu tenho uma ideia assim, assim, assado. Pô, mas aí eu falo... Ah, e aí? Irmão... Mete as caras. Acho que a pessoa espera eu chegar e falar: pô, mano, você quer um dinheiro? Mano, tu pode. Ir. Tem amigo meu aqui, velho, que, que eu te mostro por mensagem, me pede dinheiro emprestado, tá ligado? Pô, mano, me empresta X aí. Pra quê, mano? Pô, o que eu preciso fazer, mano? Não vou te, te dar. Vou fazer o seguinte: vou te ensinar a fazer dinheiro. Não, mano, mas aí. Pronto. Aí que tá o problema, mano. Todo mundo quer dinheiro, mas ninguém quer fazer dinheiro. Querer dinheiro é uma coisa, fazer dinheiro é outra, tizão. Nossa. Imagina num dia primeiro. Bom, não, a gente tá não. aqui agora nessa e outra, euforia. E querer fazer o dinheiro, né? A gente tá, mano, a gente tá make a money. Make a money, tá ligado? Essa é a palavra, make a money. Faça dinheiro, irmão. Isso é que os americanos fazem, mano. Os caras fazem dinheiro, tio Os caras metem a cara. Eu tenho, pô, conheço um moleque de 16 anos que tá fazendo dinheiro pra caramba. Porque os caras tão tá metendo a cara. Então, se você não se expôs, se você, você não meter a cara, você não vai ter dinheiro, mano. Igual o nego pergunta, o nego chega pra mim e fala, ah, pô, mas aí tu acha que tu vai ficar milionário? Mano, se eu não ficar, eu acho que tem mais chance do meu filho ficar. Exato. Não, então, olha só. É igual, igual eu falo pra galera. Mas eu sei que não é. O que acontece? Que, que, que, qual foi a jogada da bet 365? fecha a da luz, tá gravando. Fecha a luz. A jogada dessas casas de apostas. Eles têm. A forma de pagamento deles é, é brasileira. É de empresa brasileira. Não é, não é, não é capital exterior, externo. Uhum. É capital interno. Ou seja, tá fazendo ali. A não ser se você for trabalhar com dólar, com euro, tu vai ser taxado. Que eu já fiz isso. Eu trabalhei com, do, com euro. Mano. Tu vai ter que pagar imposto. É porque, igual é o caso do cassino, né? Eu tava até vendo na BES 305. Né? Tem coisa de cassino. Tem, mesmo. tem. Aí que eu fiquei com o... será que tá na lei? Será que não tá na lei? Então, será uma parte é? já tá. Uma parte já tá, só que eles estão regulamentando outras coisas também. É muito pontozinho ali Sim, que tem lei, que ser bem certinho. Então, cada vez, cada, cada passo é um passo. Às vezes, ah, tá em votação. Só que, pô, você vai ver lá Mas no. É seguro, é tranquilo. Por enquanto, é. É. Daqui a pouco eu tenho certeza que eles vão fazer igual Vou com o mercado mais. de ação. Eles já estão querendo que no mercado de ação eles vão começar a cortar, a pagar imposto. Por quê? Muita porque Muita gente vai começar a ganhar dinheiro. Isso eu, por isso que eu falei, se é ou não, porque você não está uhum. pagando imposto, o pessoal vai cair matando. Não, já estão, eles já querem. A porque tá matando, vendo que tá crescendo. É... O cara. Eu conheço, eu conheço um cara que recebe de dividendo. Só de dividendo o cara recebe mais de 40 mil reais. aqui de volta ao redor, né? Você olha pro cara na rua, cara, de ônibus. Recebe 40 mil reais de dividendo. Tipo, ele não pagava imposto. A partir de agora a lei mudou. Tá puto pra caramba, porque agora vai ter que pagar imposto em cima... 40 mil? Em cima dos que ele ganha. Mas ele vai ter que pagar retroativo? Não. não. A partir do momento a lei bateu, dali pra frente, tio. Contário, uhum. Ela é da vigência que ela vai ter. Pra frente. Ela não volta. Ah, é, não. Ela vai aí. E ela a vigência, ela a tu comprar. contrata ah, tá. uma contadora e chora, mano. Senta e chora. Eu sentei e chorei um tempo atrás. Sentei e chorei. E tomara, <risos> e to, que... E tomara que esteja com grana no bolso, né? Porque. Não, mas na hora que o Leãozinho chegar no tipo... momento desse. Igual eu tava falando com a Ana. Ana, não, mas. Se a gente fizer essa parada aí. Vai ter que pagar, não sei o que Eu falei, eu virei pra ele e falei assim, amor, quer saber de uma parada? Que o meu seja o mais caro do Brasil. Exato, mano. Que eu esteja pagando, no uhum, mais do que o Silvio 30 Santos. 30 mil de imposto, pô, mano. Ah, tu paga 30 cara. mil de imposto, eu você não tô é ganhando pra, pra sem caralho. dinheiro. <risos> sem dinheiro não tá, não, filho. Sem dinheiro Se não abre tá, abre um sorrisão, tá ligado? Sem dinheiro não tá, não, cara. O cara... Se abre um sorrisão. Igual, igual teve um dia que o cara falou assim, ah... Ah, o Neymar tá sonegando negando imposto, falei, pô, pelo amor de Deus, velho. Você acha? Cara, esse cara pode tentar não declarar uma ah, coisinha que bô. outra ali, mas, pô, o cara foi julgado, vai ter que pagar X. É, o cara vai lá vai pô, não e vai paga. é, pagar. Tu acha que o cara vai ficar. Mano, é, é. muito dinheiro, mano. O nego não tem noção de quanto dinheiro tem no mundo, velho. O papel, o papel ok, você pode até falar que tem X de papel. Mas de banco, em banco, digital é muito dinheiro, mano. E Porque... agora também com, com, tanto com a moeda digital, a criptomoeda, né, mano? E outra parada aí que em breve a gente também vai lançar, depois esperar esse lançamento, fixar tudo certinho, ensinar a, a galera a ganhar dinheiro com o jogo, mano. Se eu te falar que tem... Agora, você, como você ganhar dinheiro com o jogo, jogando criptomoeda? Criptomoeda no jogo? No jogo. Isso ninguém daí? sabe, mano. Uma parada que ninguém sabe, tio Ninguém sabe. É a galera que sabe. Tá fazendo muito dinheiro. Pica, mano. É, é aquela coisa. O passarinho que acordou cedo bebeu água pra ah, caraca. Tá, tá até pesado, né? levanta burro, nem levanta voo Nem levanta voo A galera que chegou mais tarde tá pegando dinheiro, tá pegando dinheiro, mas não é aquele pique. Aham. Uhum. Tem um cara que eu sigo, que é o Victor Kiesa. Ele ensina isso, tá ligado? Uhum. Então, mano, igual o pessoal fala: pô, mano, mas esse cara que só fala tanto em dinheiro, tanto em dinheiro. Mas por quê? Mano, é o que movimenta. Ah, não, dinheiro não traz felicidade. Tá bom, tu, tu tá com vontade de tomar um milkshake? Pá, caraca. Vai lá no Bobs, fala aqui, me mano, dá um milkshake. A menina vai falar pra você, você, você pô, 14 reais. É, aí você não tem 14 pô, reais. Mas eu não tenho 14 reais, não. Então tá, tchau. Eu te dou um abraço, você me dá um milkshake. Ô, <risos> oh, mano. Eu te dou uma tipo, curtida no Instagram, você me dá um milkshake, não é, pô? Dinheiro vai te dar aquela, aquela sensação boa ali, mano. Vai, é monetizado, tá, não tem jeito, tudo é monetizado. Cara, mano. mas quem fala que dinheiro não traz felicidade... Dinheiro dinheiro é porque não tem. Ou é porque tem e nunca ficou triste. <risos> dinheiro, tá ligado? Aí, aí a gente porque dinheita... é, o cara tem e nunca ficou triste, cara, nunca nunca precisou falar, ah, dinheiro não é, dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo, paizão. mas você nunca você já pagou aluguel? Já ficou já ficou devendo aluguel? Exatamente. Já é, já é já comprou só miojo para tua casa? Ei. Pô, aí, mano, irmão, pô. então você não faz o dinheiro, não dá felicidade é, que você tá felizinho até agora. Exatamente, títio, quando você já tá naquele seu mundinho ele bonitinho, é. não passa necessidade e tal. Vai ver com uma mãe de família aqui, pô. pô. Imagina, entendeu? ó, é que cena triste, hein? Que cena triste. Agora eu vou falar dessa cena que a gente chegou num ponto falando de dinheiro e economia, Brasil. Que cena triste vivemos essa semana, hein? Você viu a cena? Calma. Qual, Qual das? A cena da, do povo pegando comida no lixo? Pô, vi mesmo. É foda. Cena é triste, cara. Cena é, é, triste. é. Graças a Deus e eu posso falar que... Por mais que quando eu era mais novo não foi nada fácil. Tá ligado? Não foi fácil. Meus pais porraram bastante. Mas eles me deram educação. Me deram... Me ensinaram o caminho. Pô, tu quer? Isso. Corre atrás. Eu, graças a Deus eu nunca passei fome. Fome. E, tipo, hoje na minha casa também a gente nunca passou fome, mano. Uhum. Graças a Deus Amém. A gente agradece muito a Deus isso A gente vê essas paradas aí e a gente fala Caraca, mano, por que, que a gente chegou nesse ponto? Aí as pessoas chegam e falam Não, pô, mano, tem muita oportunidade no mundo Só que às vezes não chega na pessoa E quando chega a pessoa já tá tão viciada, mano em que Em querer as coisas de graça? Que a pessoa não vai querer. Entre... <risos> mano, sério, Lizão, eu, eu sou um tipo do cara bem... É porque já você fui falou, cancelado, você, mano. Você, porra, mano, você já, eu já foi cancelado? Já fui cancelado, mano, já. Tem gente que já me bloqueia. Eu falo, mano, beleza, mas eu não vou mudar meu ah, pensamento, Ah, mas isso daí eu tio. também sou, cara. Eu, eu também pensar sou. não vou meu pensamento, tio. Aqueles amigos, a maioria daqueles amigos tudo que a gente tinha antes, a maioria não me segue no Instagram. Não curtiu uma foto, pinha hoje. Doideira, eles esquecem eu, esse dia, que não fez pelo... eu, esses dias, eu, eu cheguei em, em algum daqueles amigos que a gente tava comentando aí das antigas, ou fui no Instagram do cara para ver, falei, pô, tem um o cara não curte nada meu. Eu fui lá ver, eu falei, aí eu fui em seguidos, né? Fui lá ver se o cara me segue. Aí eu bati meu nome lá, meu nome não tá. Falei, ah, vou sair daqui também. Fui sair, tive a confirmação. Tava lá só seguir, não tava seguir de volta. Tá dinheiro, É não doideira. É, tipo assim. é doideira. Tipo, é... Igual, é, eu escolhi esse pensamento, essa linha de pensamento, mano. Porque... É, se a pessoa chega pra mim, pô, mano, eu tô passando necessidade, pô, tipo, dá 20 contas aí. Falo, pô, mano, tu quer que eu te dou 20 contas? Não, mas calma aí. Por quê? O que aconteceu? Me explica o que aconteceu. Pô, eu vou querer saber... Mano, a partir do momento que você me pede dinheiro, me pede qualquer coisa, eu vou querer saber, porque às vezes eu... Mano, não precisa nem me devolver, titio. Ou a pessoa te pede emprestado. Você já sabe que a pessoa não vai te devolver. Fala, ah. mano, toma aí, mano. Dependendo do que for, toma aí. Não esquenta. A gente tá aí pra isso, pra ajudar. Mas, pô, por safadeza, tio Por safadeza, é doideira. Eu conheço muito amigo meu que, que... Pô, mano, eu tô passando necessidade lá em casa, lá. É isso, isso, isso. Pô, mano, então, é... Tem um trampinho pra fazer aqui em casa. Quer fazer? Ah, mano, mas eu tô agarrado. Foda, cara, isso daí acaba comigo. Eu Foda. fico rindo, Foda. eu fico rindo dos outros. Pô, mano, tá ruim pra caralho. É mais fácil você reclamar. Você tem um problema. A solução, mano, não fica focado no problema. Vai, vai na solução, pai. Vai na solução, tio. Que é na solução que você vai arrumar o seu corre. Pô, tô agarrado, mano, tá agarrado com o que? Vamos lá, vão te ajudar. Não importa como, eu vou procurar te ajudar. Se não tiver nenhuma forma de eu fazer você fazer o dinheiro, mano, não tem problema, tamo aqui. Esquece. Depois a gente vê isso. Ah, mano, mas tipo assim, eu, eu já... E eu, mesmo eu... assim eu vou fazer só uns caras que, eu cara... Eu tive essa parada também de eu tentar fortalecer alguém dando o trampo, mas é, as pessoas realmente... Depois, mano, só sabe o que o que meu karma? O meu karma é o seguinte. é Eu faço, mas não peço nada em troca não penso no que a pessoa pode fazer por mim mais na frente porque dessas galera tudo que a gente já conhece do passado foi tudo assim a gente fazia pô o cara vai me fortalecer tá doido mano não vai não vai não vai mano esquece essa paradinha vai. tu vai ficar eu, mal pra caramba. eu tava vendo eu tava vendo eu tava vendo uma, uma outra reportagem esses dias também que os caras tava falando justamente isso às vezes é muito mais você dá um emprego para um desconhecido do você querer fortalecer um conhecido até um familiar. É, mano. Porque o conhecido oh, familiar não vai tudo. te levar tão a sério. Não vai levar é, seu a sério. Não vai é, levar mano. a seriedade oh. na sua parada. E no dia que não der certo com o um familiar ou com um amigo. E você quiser desfazer o negócio. Esquece. Você perde a amizade. Esquece. Tu quer ver uma parada? Minha irmã? Tá Costa aí, quem não conhece. Tá Costa do estúdio Beautiful Black. Ela é um exemplo, mano. Ela hoje, graças a Deus, está sendo muito abençoada, pai. Ela está com três estúdios Amém. de trança: Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. Nesses três estúdios dela, no início, ela começou em casa, mano. No quinta aula de casa. Uhum. No quintal aula é. da casa dos meus pais. Entendeu? Quando ela começou, mano, o nego da família, nego de dentro da família, tio, criticou. Mas ela continuou, mano. foi fazendo o trampo dela Foi desenrolando, foi desenrolando, foi desenrolando Hoje, ela ainda não tá no EPS Mano, ela tá performando Bem pra caraca, agora tá dando curso A parada toda, aquelas papapá Aquelas paradinhas, isso, isso, aquilo Porém, ela não chegou no EPS dela ainda Na hora que ela chegar no EPS dela, ela vai acabar no vai falar Me arrumou um trampo Dá uma oportunidade Sendo que ela já deu oportunidades lá atrás não... Por que se... quando tá aqui embaixo Você não... não aproveita também? Uma... Se não rolar aquela, é tipo assim e olha lá, agora tá. Subiu a cabeça. Vai, é o que você falou no início. O nego vai falar isso aí. Nego sempre fala, nego gosta de falar, mano. Aí sabe o que, que eu chego e falo, subi mesmo, mano. Subi, subi mesmo. Subi Porque sozinho, quando, quando eu tava em embaixo, Zinho. quando eu tava lá embaixo, tu não acreditou. E essa parada de trader também, mano, investimentos diversos, muitas pessoas não acreditaram, mano. Uhum. Muita gente não acreditava. As pessoas que... Muita gente que... não acredita ainda, né? Mano? É, mas, tipo, quem acreditou é quem o menos desconfiava que ia acreditar. Não teve a hombridade de estar tá no corre com você quando tu tava ali embaixo. Exato. Ligado? Mano, Exato. é igual, pra você ver, o Rafael, por mais que ele me ajudou, ele também me deu uma oportunidade no início do ano. Uhum. Infelizmente, aconteceu umas paradas, papapá, não rolou. Fechou uhum. a porta. Por erro meu também, mas uhum. as portas no trampo ali... Fechou. Do nada, agora é final do ano, mano. Quanto menos esperava um brother do Rio me chamar pra esse projeto tópica no Max Porra. no Bet. Mano, caraca, do nada. Eu ficar... Pô, calma aí, mano. Max no Bet? Pô, mano, mas quem que é? Irmão, MC Max. <risos> mano, quando você me mandou eu de falei. madrugada... Você caraca. me mandou de madrugada, você falou assim... Cara, eu preciso que você faça um trabalho pra mim. Eu falei, me manda aí. Aí você foi me mandou um negócio do robô, assim, negócio ah, fly eu lá. eu errado. Aí eu falei, cara, tá, é um fly tá bom. Eu acho que é um fly que ele quer. Aí depois você foi me mandou a parada do, do Max. Eu falei, mano, a parada é o seguinte, você não dormiu. Eu não dormi. É. Vai foi dormir, pra... mano? Mas você nem sabe o que você tá não. falando, velho. Pô, é... Você nem sabe o que você tá falando, velho. Aí você pegou e nem me respondeu também. Não, eu falei: "Cara, vai dormir, velho. Vai dormir. Não, mano, é... Foi três horas da tarde que eu fui te responder." Não, é não, mas na hora que você é, me me hora mandou que primeiro, manhã, tava maduro. nós dois indo dormir. É, pô, madruga. É. Falei, mano, maduro, eu, maduro, corre, eu não tô maduro, entendendo. Eu não sei o que você tá falando. É corre você... é Vai dormir. É quem quem fica me regulando, é meu filho, mano. Que fica, "Ô, pai, é sei lá." É outro também que daqui a pouco vai estourar, mano. Tô preparando ele e daqui a pouco ele vai estourar num negocinho de Roblox e essas paradas assim. Cara, vai estourar esse, mano. Esse, Já essa é a maior a importância. Essa é a maior tipo, importância, é pegar a molecada de agora e ensinar o que a gente vê, o que é importante de aprender. Porque, tipo assim, na época dos meus pais, eu nem culpo os meus pais por, por eles não ter se preocupado com isso. Porque às vezes eles também... Também então, não tiveram. Eles foram aninhar Ih, rapaz... Fala aí a palavra que eu quero falar que eu esqueci. Ali. Como é que é? Alienados, pô. Alienados, isso é. daí. é alienação, não. Eles foram ensinados. A... É, aquela coisa. Não. O brasileiro tem sangue sério. Eles foram alienados tira, ali tira, naquela, na, na, na, naquele ensino. Tira, na, ah? No ensino básico só. Eles foram alienados no ensino básico. Que o ensino básico, é, pra educado, você. Né? Hã? É alienação é quando é separar alguma coisa do tipo. Tá. Eles foram educados. Desculpa, A pelo, eu ali. É. Ah. Eles foram educados em uma coisa só, tipo, você tem que, você se que, que aprender português, vida. matemática, ciências, trabalhar fichado, trabalhar e fichado aposentado... Conteúdo. Galera da galera de volta redonda, o CSN. seu sonho você tem que ser um cara CSN. da CSN, aposentar na CSN, você tem que crescer lá dentro da firma. Não sei, o que, não sei o que. Então, a galera só tinha essa visão. A galera, a galera ah, não tinha visão. Porra. A galera via assim: bolsa de valores. Ah, aqueles caras lá do filme que é. fica com o telefone na mão. <risos> tá ligado? Eu nem sabe. É. É. Não, mas é isso. Não, mas é isso. a gente só foi criado assim. Entendeu? Esquece. Até os caras ricos mesmo, que são os ricos daquela época, eles não sabem fazer o que a galera faz hoje pra ganhar dinheiro, entendeu? A maioria dos ricos daquela época é, é rico de herança, é rico de herança, não é rico que, que, que, pô, eu agora virei rico porque eu ganhei aqui tudo na bolsa, eu vim com 10 reais pra bolsa e hoje tô saindo com tantos milhões, não. O cara não sabia fazer isso. Então, eu acho muito importante isso que você tá fazendo com o seu filho, cara. De você ensinar Tem. pra ele como realmente ganha uma grana. É importante o cara aprender o português, não, a matemática, aprender, tal, não sei o É óbvio. Mas não só isso. Facu... Quer... Tu quer ver uma parada, né? Hoje, hoje, hoje. Pra... pra quem é CLT, a faculdade é importante, mano. Pra quem quer ser empreendedor, empresário, a faculdade não é importante, não, tio. Não é, não. Caraca, eu vou morrer, gente. Caraca, ele é um, o é um Raio Santos. Mas cara. é a verdade, cara. Esses caras falam, a gente não acredita. Por quê? Mano, tu acha que dentro da faculdade, por alto. exemplo, a administração, essas paradas assim, vai te ensinar a empreender na internet? Não vai, mano. Não vai, cara. Não vai. O que vai te ensinar é isso daí. E olha, que você vai pagar quatro anos de faculdade e isso demore, tu vai pagar quase 40, 50 mil. Nossa. Aí chega um cara brabo, pô, igual. Raian, esses caras aí cobra 2 mil reais no curso, o não paga. Pô, tá caro. Pô, meu, mas tu paga a faculdade, irmão. E às vezes na faculdade, a galera vai pra faculdade... Na faculdade, você não Pra paga, ganhar, né? tipo assim, você... Igual, vamos, vamos pôr aí... Sei lá, cara, um cara que faz um curso tipo uma administração. O cara que faz uma administração, ou o cara que faz, sei lá... Sei lá, velho. Algum um outro engenheiro. curso. Tipo, Bota um, engenheiro um aí, curso pô. que eu vejo a galera fazendo, eu falo, cara, é maneiro. Tipo, curso que é para que você depende do, do, do, do governo pra trabalhar, tá ligado? Uhum. Qualquer curso desse que você depende do governo pra trabalhar, você vai ser assalariado do governo Ixi. pra depois ir fazer protesto porque não tá recebendo. Exato. Pô. Uma parada que eu odeio. É você. Mano, eu, eu. Eu nego pergunta, pô, mas o governo... Irmão, esquece essa parada, faz o teu, tio. A gente tá assim hoje por causa disso, mano. Não defendendo um político, porque eu não gosto de defender político não, mano. boto meu, minha mão no fogo pra esses caras, não. Uhum. Mas, mano, faz o seu. Se você fizer o seu, não vai faltar pra você. Eu, mano, eu não dependo de político. Eu dependo do político pra fazer o serviço dele. Ele tá ali pra fazer o trampo dele, mano. Mesmo assim, a gente tá. Mas eu faço o meu corre para depender do, de mim, mano. Eu dependo de mim. Minha esposa depende dela. Meu filho depende da gente agora, mas quando ele crescer, vai depender dele. P... Fala, rapaziadinha maneira. Voltando aqui. Agora tivemos aquele corte. Aquele corte que eu tive que trocar o cartão. Que ficou... O papo tá tão bom que a gente vai dar mais uma esticadinha. Mas daqui a pouco o nosso podcast tá chegando ao fim. E lembrar vocês aí de se inscrever, comentar, deixar aquela likezada, chegar lá no Instagram Bora. do Paulo, tá aí na descrição. Valeu. E também lembrar vocês que dia 1 tem um super lançamento. Esqueça tudo que vocês sabe Esqueça sabem. tudo, papai. Max no Bet. Max no Bet, rapaziada. Só isso pra vocês. Grupo, gestão, melhor gestão, melhor DD Cara, assertividade fora do normal, todos, todos os testes que a gente tá fazendo, tá subindo. E vocês podem acompanhar aí no nosso, nosso Instagram, tá ligado? No Facebook também, nos stories. A maioria das coisas que eu posso, eu só posso nos stories, pra vocês não ficarem muito o meu, meu, meu Instagram, <risos> E tem tá medo, e tem medo. Eu tenho medo, tá ligado? Depois que eu fui cancelado uma vez, eu fiquei meio pá. Não, então vocês assim, acompanham. Não. Mas agora o Rapaziada, voltar, mas pega bolado, porque... vai lá no Instagram ah, dele, voltar. segue lá. Firme, pega a visão, que o bagulho vai ficar doido. <risos> Vamos deixar muita consultoria aí, bolada. É isso aí. É bolada. Isso aí, é isso e poucas vagas, tá? Não e poucas vagas. Não é baga, vaga, não. Vagas ilimitadas. Você tem noção mais ou menos quantas vagas vão ah, ser a, a primeira? No, no lançamento, quantas vagas vai mais ter? Mais 200, 300. Você 200 vagas? 200, 300. Só o pessoal pegando um gostinho. Garantiu o final do é ano. É isso. Ó, garantir o final do vai ano. Garantiu o final do ano, e quem quiser. Décimo depois... sexto salário, Ih. décimo quinto, décimo sexto. Caraca, ninguém vai ficar doido. Carnaval é. ano que vem vai rolar? Carnaval ano vai que tá vem. Vai estar outro pique. Outros 500. Sem, sem falar que esse ano também deve. Eu acho que esse ano deve ter um Réveillonzinho. Vai ter, pô, esquece. Só descer RJ, 21 vai rolar. Eles já estão anunciando 40 dias de carnaval. <risos> Meu Deus. <risos> Meu Deus. 40 dias de carnaval. 40 pô. dias eu em casa vendo desenho, tá, gente? Eu vou ficar em casa vendo desenho. Ou vendo escola de samba repetidos. pra caramba. 4 dias de... e aí novo, depois Dois vem é. o resto dos dias tudo Dois repetido. Era verdade, faz sentido. Cara... Vai vai, vai, vai ter o desfile desse ano e do ano que vem. Então, pô, vai ter que desfile lá duas vezes. Pô, mas eu, mas eu também eu já tô nessa pegada desde antes de pandemia, cara. Antes Entendi, de pandemia né? eu já tava na pegada de... Pô, carnaval, vou pegar uma série, mano. Pegava a série e ficava em casa. Eu vou te falar, eu nunca fui pra um carnaval no Rio de Janeiro. Ela já foi, olha lá. Eu nunca Puts, fui. Putz, não fala isso não, mano. Carnaval, é curte o é Rio isso. de Janeiro, eu nunca fui. Ah, não. Eu Você já foi? Bagunço. Não, mano. Carnaval eu não, também não. nunca carnaval fui, não. cara. Nem carnaval, nem Réveillon. Réveillon, já fui. Réveillon foi uma vez só. Réveillon, eu gostava de passar com meus primos, lá, na zona Mas também Réveillon, mesmo. eu fui, Soando. eu meio que me arrependi, porque eu. eu fui justo no Réveillon, que não tinha polícia. Putz. Nossa, arrastão pra eu. caralho, <risos> Não dá, tipo não dá, tio. E outra, você vai, você sai de volta redonda, tipo, o ônibus sai daqui, tipo, três, três horas da tarde não, sai de manhã, né? Pra você ficar o dia inteiro lá no sol. Ah, sem tomar um banho. Sem tomar um banho, aí depois... tá? Aí depois você vai, aí você fica, aí, aí, aí dá meia-noite, você tá com a mesma roupa da praia, molhadão, foda-se. Ah, louco já... Sem dinheiro? Às três horas da manhã? Você não pode dormir não, filho. Sem dinheiro? Como é que você vai dormir? Três horas da manhã? Não vai. Não vai. Você não vai dormir, Ou porque seja, se você é o... dormir, você pode tomar um arrastão ali. Né? Não é confortável, mano. A parada é ter conforto, mano. Zoeirinha assim é passageiro, A parada é ter conforto. Pegar a família... E eu ah, fui, eu já tava ixi. velho pra isso quando eu fui. Fiquei nervoso. Aí ah, então, ixi. Mas... Mas não aguenta mais esse piqui não, mano. É louco. Não dá é mais, não, né, mano? Sábado passado eu e a dona fomos num, numa boate aí. Pô, tu tá maluco, tipo. O pé doeu? Pô, no outro dia tu acorda meio-dia como? <risos> Torto. O pé doeu, né, velho? É, velho. Torto. não vou nem falar nada, porque ela tá com uma baita dor no ombro ali, a, tá ligado? A Ana, a Ana já tá. <risos> você tá há quanto tempo sem <risos> pegar um pagodinho? <risos> um ano e meio? Dois anos? Deu dois louco. anos. Nossa, se você vou pegar, pegar um na pagodinho, nada. eu te dou. Eu acho que. Acho que duas horas! Duas horas ela vai pra falar assim, vambora? embora dor. Vambora! Semana toda, dor. É, mano, tem que com a dor, não tem jeito. Mas essa parada financeira igual Tá eu quantos anos, falando, Paulo? Pô, mano, sério. Pô, rapaziada, então, na moral, <risos> vou fazer uma enquete aí, vou fazer um bagulho muito doido aí. Eu não vou falar minha idade, não, não mano. No um dia que... que você lançar, quem é de... Pô, fora que vai vir um monte de gente conhecida, já sabe minha idade. Mas a galera aí que eu vi que não mais me conhece... Você minha idade? Pô, entre 25 e 30, tio. Mas quem, quem descobrir minha idade, vou fazer um pix de 50 quanto. Ih, aí, fazer. ó. Já larga aí. E... É, é, é, é, é, oh! é uma oportunidade só. Já erraram aqui, já. Já queimou largada. A <risos> Ana ah, já querendo comprar mais queimou cerveja. Largada. Já queimou largada. <risos> não, gente, vai fazer a parte Não, e é pra deixar nos comentários. É, pra deixar lá, pô. Manda lá no... O primeiro que acertar... Eu vou estar de olho o primeiro. Mas que é acertar... que, regrinha, regrinha. Tem que estar inscrito no canal. Tem que estar inscrito no canal. Seguindo... E tem que estar seguindo a gente no Instagram. Instagram, senão um não pique vale, 50 tá? reais. Chama lá no direct. Chama lá no direct. E, e só sei, pode... tu tem X idade. Eu só pode mandar uma. Uma. Não, chamando no é, direct que... não, ele vai deixar no comentário isso, do vídeo. Isso, deixa no comentário, isso, deixa no, no comentário. No comentário do vídeo. Só pode deixar um comentário e o primeiro comentário que aparecerá é o que vai Pixel valer. de 50, só não vou aumentar. De 25 você nem a 30? Passar. De 25 a 30, olha só, cara. Nossa. Pô, probabilidade. É tá muito fácil ganhar. É bagulho de trader, gente, isso daí é probabilidade, pô. Fato. Tá ligado, mano? É sim, pô. 75% de chance, ah, Caraca aí, já pegou o pique, mano. É vida de trader, tá? <risos> Já tô assim. Vai pegando, assim. é né? Por, probabilidade, porcentagem, gerenciamento total, pô. Esquece. É mas isso. esse nosso projetinho vai ser lindo, cara. É. Vai ser oportunidade, né, mano? Imagine... Oportunidade, pô. Oportunidade da rapaziada ter um Natal diferente e um Réveillonzinho diferente, pô, não? Pô, você é louco? Só quero pegar um, um APzinho no Airbnb. Onde? Airbnb. Ah. Mas, ah. Você, mas, mas você quer ir pra onde? Sei lá. Bom, pra onde que a gente vai? Não sei, mano. Muita tá parada aí, velho. Cara, eu, eu... Mas eu acho que vai ser RJ, se der mole. Não, é... Pum, ah, mano, tipo, é humano, mano. Só para ver aqueles... Pum, pum. Só pra ver a cama de fogos, depois, cama, tio. Ou dar um rolezinho ali, pá, mais ou menos, para ver como que tá, dependendo do lugar, né? Porque igual tem um... Você sabe, sabe que mês que vem já começa a rodar, né? Hoje a festa nossa, é sua, senhora. a festa é nossa. Não, a fecha, esse ano é festa de <risos> ninguém, Não, vai ser tudo... Será, será que esse ano vai ter ano Vai, vai ter, ter ser ninguém, só o Roberto Carlos. Hoje é só o Roberto Carlos. <risos> Se tiver Roberto Carlos. Caraca, esse ano Se não, tiver não tiver vai o Bionzinho vai estar tá lá. O Bionzinho vai fazer Mion, isso sozinho, Mion, pô. Mion, o enrolado, carrega a gente pra caramba. O Bion vai fazer esse clipe sozinho, cara. Ah, o não. ano que chegou não vai ter o um clipe, pô. O sonho do cara, né, tio? <risos> é doideira. Não, mas eu acho que a gente deve... Deve ir pro Rio, não sei, alguma coisa assim. Ou não, ficar cara. entre família, né, cara? Porque meu pai geralmente vem pra cá. Meu pai mora em Fortaleza. Ah, não, esse, cá. Esse, réveillon, Aí... esse Réveillon eu tenho que fazer alguma coisa, cara. E eu tô velho, mano. Natal, tá pelo menos, eu tenho que fazer. Natal passado, Natal sabe na onde Narcone, que eu passei? Mano? Natal. Natal passado eu passei trancado dentro daquela salinha ali com suspeita de Covid. Oxi. Vale e sabe o que que era? Gripe. Gripe. <risos> Não era nada, era uma gasa, só por diante. <risos> casa em casa foi isso em janeiro. Não, mano. a paranoia, cara, a paranoia. A não não tinha janeiro. nada, velho, não tinha nada, foi e a em a paranoia. em casa eu acho que rolou isso, esse bagulho de, de, de, de coronavírus em janeiro, tá ligado? Mas rolou, rolou coronavírus. corona mesmo não ou rolou, rolou só a só paranoia suspeita, igual tá Não, foi paranoia. uma suspeita, bota... Pô, você tem que trocar tudo. O Itália é separado. Aí, pô, tu fica neurótico, cara. Pô, a mulher tá lá no outro quarto. Eu tô aqui. Meu irmão, que doideira. Tipo... O meu filho vindo até aqui na porta aqui pra falar comigo. Natal, ele e a Ana Não. me dando um Feliz Natal dali. E eu aqui. É doído, pô. É doído. Meu filho, a gente tava tendo que colocar uma cadeira na frente do nosso quarto pra conversar com ela, tá ligado? Não, essa doença aí, só veio só pra... E eu acordei mais porque eu vi um brother mais ou menos da minha idade Tipo, que eu vi crescer também, morrer, tá ligado? Tipo, Carai. da minha idade morri não... Mano, aí eu botei na minha cabeça. Que? Cara, tem que curtir, velho. Tem que curtir, tem que curtir com meu filho. Tem que fazer as paradas, mano. Tem que fazer os trampos. Vou botar a cara, mesmo se tiver que botar a cara em qualquer coisa, mano. A gente agarra. A gente agarra. E por mais, e por mais que... Arrependimento não rola. Eu acho, eu acho que, tipo assim, por mais que daqui pra frente vai ser perigoso, tá? Pra rapaziada sair, fazer as paradas. Mas tem que fazer, mano. Tem que é, fazer, é, senão vai viver o resto vi, da vi, vi vida do cuidado, agora, cara. Entendo, do, do, com todo cuidado. Cuidado do aí que você tem que ter. Tem que ter uns cuidados, né? tipo Mas, cara, vai lá. Aproveita lá, mano. Queima, queima cartucho, tipo. E é isso. Queima uns cartuchinhos aí. E, e, e é isso assim aí mesmo. Depois. E vai. Rapaziadinha. Nosso podcast tá chegando ao fim. Você curtiu? Pô, mano, você é louco. maior tempão que eu tô fumando, mó cota, né, velho? Você acha já que você falou tudo três. que tinha pra falar ou ainda tá ficou maluco. coisa pra caramba escondido é pra louco, falar? Não, eu ia ficar até amanhã aqui, mano. Não, mas ó, essa minha temporada agora é a temporada gravada. A partir de janeiro, se Deus quiser, aí com o patrocínio do Max Nubet. Claro! Ah, Max Nubete gente, é, e gente. A gente vai começar a fazer aí o, os nossos podcasts ao vivo. Porque se Deus quiser, ano que vem, papai tá aí. Se Deus Uxi. quiser. né? Se Deus quiser. Ano eu, eu que tô... vem, mano, A minha tudo. ideia é esses, esses artistas que colarem em para pra fazer shows. E eu consegui fazer contato com, com alguns, né, pra colar mais cedo e vindo pro podcast e tal. Acho e o podcast assim, sendo ao vivo. É, sendo ao vivo já faz aquela prévia daqueles shows em maneiro. O cara vai vir mais aqui galera. Falar, daqui a pouco eu tô chegando lá, para, mim, para chamar lá. mais mas galera é bom, pô, não, não, isso daí é bom, pô. Sempre prévia dos do shows, entendeu? Ideia top, show do hein? aero, os cara vai colar, cola aqui antes pro estúdio, chega aqui, faz um, um prézinho aqui, come boa, a parada, grava o podcast e, é vai pro show. Boa, boa, excelente. Dá pra e a ideia também é, se até lá eu não tiver aqui, com certeza, eu, não, eu acho que eu não vou estar, a gente... Tá num espacinho. Sei lá. Né, mais mano? próximo da rapaziada. Vai ou... que o bagulho vira de uma tal forma que do nada a gente cisma. RJ? É. Mano, esquece. Mano, é igual eu falo, cara. Cismar eu... eu já cismei, eu só não tenho dinheiro pra isso. Aí a gente, eu tento eu tento só programar só o pra amanhã, tá ligado? Eu programo o pra amanhã. É. Eu falo, ah, não, mas o que, que tu vai fazer? Pô, irmão, nem sei, cara. Amanhã eu sei que eu vou acordar e vou editar. Amanhã <risos> eu tenho que ir pra academia, porque amanhã é dia de personal. Caí que hoje eu errei na mão. O cara comeu um, um pedaço mão, de pizza. Tá Ele comeu um pedaço. Não, eu, sei cara, eu, você comeu comi, um eu comi pedaço um agora. de pizza. Pô, porque meu estamos já tá até acostumado. Eu comi um, mas depois do podcast eu vou detonar mais dois. Entendeu? Aí, pô. O Mas cara não. tá muito disciplinar, rapaziada. É, disciplina, o ousado, é ousado, é galera. Esse bagulho de 80 a 20, quando entra na tua mente, 80% foco e 20% doideira. Mas e... eu não nego comi nada com meu Então, meu mano, além desse projeto do Max e do Bet, que a gente já falou aí bastante dele, é... você tem algum projeto futuro seu que tá pra vir aí? Cara... De repente você vai lançar um cursinho, você vai lançar umas paradas Então, pra... tem umas parcerias aí, né? A gente já tá pensando naquelas outras parcerias aí, né? Uhum. tentar lançar aquelas menininhas lá 6 em sete com elas com certeza dá para fazer focando dando um foco maneiro aí montando aquela equipe maneira é, é só seu, foguete, foco, tipo. o seu foco agora você vai Cara, focar é, mais eu eu tenho em três projetinhos eu tenho três, três, outros três projetinhos aí mas eu vou parar um pouquinho para focar nesse projeto do Max no Bet porque é um que vai virar demais é um e é lançamento. a oportunidade que tipo sempre correr atrás então, já tive uma primeira oportunidade e não foi tanto assim. E agora, essa segunda, irmão, veio, eu abocanhei, abracei, dei um armlock e vou finalizar, tio. Pode crer, finalizar. Eu tenho que finalizar essa, porque essa eu já tô me cobrando todo dia. Mano, tem que virar. Não, não mas, pô, Fulano tá atrasado. Me dá aqui que eu resolvo, tio. A gente resolve, mano. A gente abraça. Porque na hora que bater e virar. Eu quero só ouvir o que eu, eu, eu falo, que eu, eu gosto muito dessas paradas, eu sou meio debochado, tem que parar com essas paradas. Eu gosto de ouvir, pô, mano, como que você fez essa parada aí? Dá moral aí. Ah, <risos> pô, mano, é a mesma coisa que eu sempre fiz, só que agora a diferença é o quê? Tem um cara famoso na frente. É. Essa é a única diferença. Mas antes, quando eu tava só eu lá botando a cara tu então não me deu moral. Cara, mas é, é, é igual eu escuto... É isso que eu quero ouvir. É igual eu já escutei esses dias. Eu, eu escuto, às vezes, alguém. Umas quatro, pessoas já comentaram isso comigo. Ó, o podcast é maneiro, mas, pô, você podia. Tinha que levar alguém famoso lá, né? Eu falei, não. Tem que começar, cara. Ninguém entende não. que tem que. Pô, todos os O objetivo que já tá... da parada é resenha, trocar ideia. Pô, ninguém Se sentar que... um maluco famoso aqui na minha frente do nada, que eu não sei nada dele, eu vou falar o quê com ele, velho? É igual eu falo, um <risos> dia pode até acontecer isso, mas chama. Tipo, não, mas aí... Igual já... não, não só mas... da sua ideia de, pô, o cara veio aqui na cidade, vai fazer um show, pô, mano, cola aqui. Mas, o cara mesmo, vai assim, mas mesmo assim, é. não tem como eu pegar é. e chamar um maluco que eu nunca conheci. É. Igual, igual a gente tava falando, tipo, pô, vamos desenrolar pro Max colar. Pô, Max, eu sou fã do cara desde, pô, desde a época de furacão, desde lá de trás, desde um bagulho antigão. Eu sou, todos, época, eu, eu sou fã todos. do cara, mano. Eu sou fã do cara desde quando começou a estourar a clipe, não sei o quê. Ah, tá, saquei, bro. Pô. Esquece. Agora que se, se vier, mano, e com o lançamento do grupo aí, que ninguém vai ficar doido. O não vai entender. Pô, de onde que esses criolinhos tiram essas paradas? É. Caraca, mano. Pô, esses caras tão tá andando de BMW, mano. Não, não, não, não. não. não. Eu não faço, não. Pô, os caras estão tá andando de BMW, <risos> velho. Eu não faço, não. Pô, mano, tipo, os caras tá... Cara, cara tá. Não, não, não, comendo... eu acho, não, não. Os caras tá comendo... Mano, os caras tá indo pro Rio direto comendo no um Outback. Não, não, não. não. É, não, não é igual um... eu faço. É igual um, Nossa, um brother. É igual um, uma brother. Uma das brother, coisas é que eu tenho vantagem... Você já foi no Outback. Já, mano. Cara, uma das coisas que eu tenho maior vantagem... A Ana não come carne de boi, não, né? Mas, rapaz, eu tenho uma vontade de chegar lá no Outback tipo, pedir aquela costura. Mano, é você pedir e nem olhar pra conta, tio. É isso que eu gosto, mano. Pede ah, é, Nem olha pra conta. Mas, pra a, a gente lugar foi pro Rio. É a gente foi pro Rio em junho, cara, uma férias dela. A gente ficou lá em Copacabana. Pô, eu ouvi de um amigo meu de lá. Pô, mano, vocês estão na Zona Sul, velho. Vocês são malucos. Vocês gostam de coisa burguês. Até hoje o cara. Pô, mano, vocês são burguesinhos. Vocês gostam de só coisa da Zona Sul. Pô, mano, não é isso não, mano. Mas é. Porra, trabalhou pra caralho, <risos> ah, velho. Mas não, tem oportunidade de ficar perto da praia, eu vou ficar perto da praia, mano. Ah, não, mas pô, vamos curtir uma parada pra cá. Pô, beleza, vou curtir uma parada. No... Mas, vai, num... oh, no momento é esse. Mas eu, mas eu não sei onde é você ficou. Mas, tipo, eu já, eu já fiz orçamento de, de, de, de não, casa meu. na praia. Tipo, eu já fiz orçamento de uma casa em Copacabana, que a mulher tava cobrando, tipo assim, o um final de semana... 150 reais. É BNB, pai. Ninguém é. Aí é, o pessoal. Cara, ninguém Você vai ficar ali, mas, mano, tá o mesmo valor. <risos> é porque é isso que eu tô te falando, pô. Ninguém conhece as ferramentas. Tem um monte de ferramenta aí, mas ninguém conhece. Ninguém tem paciência pra procurar, mano. É uhum. BNB é uma, pô. Pô, mano, tu aluga a casa e que vai falar que tu tá ganhando milhões. Ninguém nem sabe, mano. Mas a maioria desses pessoal que é nômade, galera aí que fica postando foto em um monte de lugar. Quem faz cara, isso tá... aí? pô! Oh, tio, a é muito. É muito segredo, mano. Mas a gente não revela também, não. Igual eu falo, quer saber do segredo? Cola, cola com a gente, mano. Paga. E vamos embora. E vai embora. Paga porque pra gente ficar sabendo, a gente correu atrás. Então, conhecimento a gente transfere transfere. Você pensa, pensa em, de repente, mais pra frente, você lançar umas mentorias Pique Rayan, assim, com mansão? Ah, ah, cara, eu penso mais A molecada mais pra tudo frente estudando aí. lá, a molecada tudo trampando. Ah, não, eu não, acho maneiro. Valeu, a, valeu, a, a, boa, a do Curbi Maromba Curbi. eu acho meio louco. Mas, mas a do Ryan a, a e, e a do Curbi. Thiago? A Corby Ruby eu tentei. O que acontece? Eu já tava tudo certo. Vamos pagar agora. Só que eu vou realizar primeiro um sonho do meu pai. É até pô, egoísmo meu. Mas primeiro eu vou realizar um sonho do meu pai. Pra depois eu vou entrar. Eu vou entrar na fraternidade, mano. De qual? Eu tenho? No, na Corby. Na Cube de 40, na mil. Que é 40 Kobe mil. É a Cube do Rayan. É, do Ryan Eu vou entrar, mano. Ah, não. Cara, eu vou entrar. Ligo vai falar, pô, tu pagou 40 mil. Mano, ele tem. Tá Ela um é Net sub, ou alguma coisa? É... Não, eu já passei de su... Ele tem um sub-19 e um sub-25. Uh -huh. E depois eu. A normal, fraternidade normal. Tem a mais barata agora que ele lançou, que tá 2 mil reais. Mas eu não vou entrar na de 2 mil. Mas isso é. Um pagamento só? Um é pagamento. É só? No ano. É um pagamento só? Um pagamento só. só no ano. Um ano. E isso daí a gente vai tirar, mano. Eu não vou falar em números porque, pô, ficar falando em números, o nego vai começar. Ô, oh, mano, me dinheiro aí. Cara, mas também, é. às vezes... Às vezes números, não, mano. com certeza. É muita coisa que a gente entra lá pra aprender. Coisas que, às vezes, a gente já sabe só não pode prática, sabe? Mas eu acho que é mais pelo network. E o network também é muito maior. O network não. ali vai é. ser... E você tendo network, você vai pegando... Pô, mano, como você chegou lá? Pô, velho, fiz isso, isso isso. Caraca, sério. Você vê quem tá indo fazer um network com ele lá, o Toguro. Você vê, pô. O cara, o Toguro. Quem é olha o Toguro. pro Toguro. Toguro quem, tá com o Ryan. Quem tá por baixo olha o Toguro, fala: não, mano, o cara já tá milionário. O cara já... Não, pô, o cara tá pagando pra ter mais conhecimento. Cara, é isso que a gente tem que fazer, mano. Uhum. É isso que a gente tem que fazer. Paga o preço, mano. Exato. Paga o preço agora, porque lá na frente tu vai ver o resultado, mano. Exato. E eu falo isso porque eu, eu era um de um cara que eu não pensava, não, não tinha isso na cabeça. E hoje eu tenho. Graças à minha esposa e a mim sempre me ajudou. Todo curso que eu falava, pô, quero fazer. Ela falava, vambora. Pô, mano. Fazia o curso pum, aprendi. Caraca, mano, é assim, assim, assado. Vou abraçar. Essa pandemia, quantos cursos você fez, mais ou menos? Mano, eu fiz um, acho que uns quatro. <risos> eu fiz um monte de curso também. Fiz uns quatro, fora os livros, mano. Eu fiz custos. Eu não gostava de milho ler, milho. não, tio. A ler Agora, pra mim tu... já é um bagulho mano, que. Me trava. Não, já que eu tu não tenho... gosta de ler, é audiobook. Mas se eu vou te mostrar os livros que eu tenho, ninguém vai falar Ah, tá de sacanagem, tem esses livros aí. Mano, eu tenho um livro lá que tu parar pra ler vai falar Caraca, que doideira, mano. É ali tá meu network, tá ligado? Mas... Ali tá a minha, minha parada pra mim saber lidar com algumas coisas que hoje eu enfrento. Uhum. Que a minha mentalidade mudou a esse ponto. É eu me preparar, me preparar minha cabeça. Psicologicamente porque... também muda, né? Pô, mano, você é louco. Você tem que se preparar demais, mano. Você tem que evoluir. Esteja em evolução constante, não para. Não, se você na hora que você parar, mano, vai vir um trocentas pessoas vão passar por cima de você. Aí depois o percurso, tio, você é louco. O percurso é muito mais doído. Uhum. Ah, o percurso vai doer mais do que não, não era pra doer tanto, mas vai doer. Uhum. E hoje eu sei disso, tá ligado? Mas vambora, mano. Marcha, igual eu falo, marcha. eu para todo mundo. Marcha, mano, marcha no Por ah, porque marcha, mano, esquece. É você isso. já viu o soldado marchar pra trás? soldado não marcha pra trás, não. Macha é só pra não frente. Não marcha para frente, titio. Só pra frente. Esquece o resto. Pô, mas as críticas vai ter, nem o querendo te cancelar vai ter, mas mantém seu pensamento. Atualiza e, e pega o feedback com quem já realizou. Quem não realizou também, você pode escutar, mas às vezes você tem que ver se vale a pena botar em prática ou não. Mas quem já realizou e tá, e tá lá em cima, titio, se a pessoa chegar Vamos pra embora. você mano, faz isso, vai lá e faz. Vai, vai dar certo. Vai lá e faz. Se o conselho aí. for de bom grado, de coração, ou você tá pagando pelo aquele conselho, explode, mano. Senão Nossa. a gente não ia tá aí, e né? Se meu? você tá pagando, pelo amor de Deus, é aí que tem que fazer Deus, é Aí, Senão a gente não ia tá aí, mano. Ah, mas eu conheço gente que paga curso e nem, nem faz, mano. <risos> não paga, mano. Paga curso e nem faz. E, tipo, eu não quero, eu não me sinto pronto ainda pra meter um cursão. O Giannico já perguntou se eu já não coloco. Porque eu sei que, tipo, eu não quero desperdiçar meu tempo. Não tem dinheiro que vai pagar o, o que eu vou entregar. Uhum. Então, o que que eu faço? Seleciono, vem cá. De graça, aí você vê. Se de graça a pessoa não faz, tu acha que pagando a pessoa vai fazer? Exato. É isso, a Ana, esse, a Ana, ela sempre fala de me lançar. Que a Ana, ela também, ela fez o curso lá do, da uhum. fórmula do lançamento lá também, ela, a gente também não tá, é... é, a gente tá na é mesmo, no mesmo processo ali, fazendo o curso junto. E daí ela fica falando, ah, tem que te lançar, te lançar, te lançar, mas eu paro para pensar a mesma coisa, e falo, cara, o conteúdo que eu vou lançar, que eu penso em soltar, eu não vi ainda. Mas também, eu acho que... Tipo assim, eu acho que eu não tô preparado ainda pra soltar ele tão completo quanto, quanto eu quero soltar. E quando eu tiver também, eu não vou soltar ele barato. Ah, eu, não vou, eu não vou conseguir soltar ele tão barato. Porque, cara, além de eu dar... A, além de eu dar é, é, tanto, tanto o suporte pra fazer, tanto ensinar a plataforma quanto dá ferramentas também, entendeu? Quanto quanto dá é, pacote de efeitos, pacote de, entendeu? As paradas já semi pronta pra galera só alterar ali. Então eu tenho uma gama de coisa ali no meu computador para oferecer, para fazer um lançamento meu também. Mas é algo também que eu tô me preparando. Sim. Tanto tanto tanto financeiramente eu tenho que estar melhor para eu poder preparar todo esse material. Quanto também é psicologicamente para fazer a parada tudo certinho. Sim. Sim. E é isso. Não, mano. Por isso que a gente, por isso que eu te puxei. Você é louco. É isso. Rapaziada, Hoje o papo foi muito cabeça, foi muito centrado. Espero que vocês tenham Legal, achou entendido. que eu ia vir aqui ia ser o PA, mano. Ah, é, vocês acharam que ele ia subir eu na mesa? e a Ia mandar aqui, um, mandar um voador. Blake voador. Ah, eu é, é, já mandei. É. Já doeu o ombro. <risos> já o ombro, mano. E já isso, não vou treinar amanhã. É. aí que não vou treinar. Aí, Mentira, ó. Cada pizza Vai botar a culpa da cê pizza é louco, aí. Tio, é louco. Rapaziada de Isso é isso, família. Lembrar aí, ó. Segue aí. Instagram do Paulo. Valeu, boa tá aí na, na descrição. descrição. Segue lá, Max Nubete. Pra você ficar por dentro do lançamento, ficar por dentro de tudo que vai vir. Essa aí, do dia 1 ao dia 10 de novembro. Grande lançamento, Max, Max no Bet É o seu 15º, seu 16º, pai. Só pra tu curtir aquela vai praiazinha, seu dinheiro praiazinha carnavalzinho. Do carnavalzinho. ó. E outra, se, se pegar bolado, tu, tu vai ter condições de ficar até, sei lá, até Páscoa na praia na praia valeu então fazer o seguinte rapaziada ó a partir dessa informação que ele falou que vai ser já o, o grupo free quando esse vídeo aqui sair aí na descrição já vai estar tá aí o link para vocês entrar no grupo free do Max no Bet valeu que lá você vai receber informações mais detalhadas, detalhadas pra diretamente para né? você entrar no grupo privado. E o grupo privado é o grupo que vai estar tá entrando Voando. só aquelas entradas boladas, aquelas simples, aquelas múltiplas. As aí, múltiplas do né? Papai Max. As, múlti tudo as múltiplas mais que mais não erram nunca. ODD lá no alto. 3 para 30. É 30. É isso. É isso. Daquele jeitão. É isso. Valeu rapaziada, valeu, pra... valeu você que acompanhou até aqui, você que comentou, você que compartilhou, você que curtiu, você que mandou pro amigo e você que chegou lá no Instagram do Paulo, no meu Instagram. Valeu rapaziadinha, quer deixar um recado para alguém, um abraço, sua câmera é essa aqui. Vai. tô no YouTube. <risos> Mentira, é só mandar um abraço para minha família, para minha esposa, para meu filho, tá ligado? Todo mundo que me acompanha. E é isso, mano, vamos embora. É isso. Marcha. Valeu, papai. Tamo junto. Tchau. Valeu por ter colado. É isso. Valeu mesmo. Demorou, mas brotou, né, mano? Você é louco, tio. Mó cota. É isso. <risos> Valeu, rapaziadinha. Valeu, Fui!